Fala, Regis, tudo bom? Boa noite, tudo bem aí? Obrigado por ter vindo aí. Eu Tam, sei que. Estamos que aqui. longe. Pô, longe? não, eu que nem eu tava falando aqui. Se eu tivesse. Uh, uh, uh, se eu não tivesse saído meia hora antes do que o, o aplicativo de. Do Waze. De, de, é. Quando eu tivesse falado, eu não teria chegado aqui. Mas enfim, cheguei, tô aqui, vambora. Obrigado por ter vindo, cara. Eu Valeu. Sei que você é tipo uma lenda da, da música. Tipo, não, um eu sou uma história... lendia da música. Porque lendia. Lê, é. É. é. É, é, a lenda <risos> da música. Caralho, tá versado nas coisas, hein, cara. É, por que, que você disse que você é uma lenda? Não, porque essa coisa de lenda, cara, essa coisa de você, é, é, é, essa coisa de você outorgar a quem quer que seja. Uh, essa pecha de lenda, de mito, de não sei o quê, de, cara, de, ah, eu rei, de não sei o quê. Sabe, é, é, é só uma bobagem. É, é que é um reconhecimento, é, que você então... porra, tem toda uma história aí, toda uma estrada aqui. Ó, uma estrada que não, você não, não vai na rua e apontar esse cara tem a mesma estrada, esse cara tem a mesma... Não, são poucas pessoas que têm não, essa... cada Não, um, cada um faz a sua própria estrada. Sim. Mas assim, quando você, é, é, é, você superlativa a, a, a, a trajetória de alguém... É, você sempre você vai cometer algum tipo de, de exagero, você está entendendo? Porque no fundo, no fundo, todo mundo é é normal, boa uh, a, a, a, artista, não importa, todo mundo, todo mundo caga, todo mundo, meu. então, não, eu sou contra, que nem, eu, eu, o pessoal fica muito, meu, você se ferrar, o que eu falo pra cacete, você é, <risos> é, o pessoal fica muito bravo quando eu falo que o, rei, o Roberto Carlos não é rei de nada, Elvis Presley não é rei de não sei o quê. as pessoas ficam muito putas, eu como, tô pouco me lixando porque as pessoas acham, essa coisa de você otorgar, Títulos de, de realeza para artistas, cara, imagina. Como se fossem seres infalíveis, claro que não, imagina. Só ah, um eu, eu entendo, eu acho que não é bom você otorgar, tipo... Eu odeio quando os bolsonaristas falando mito, mito, mito. Parece meio, meio patético, na minha opinião. Mas, é, porra, tem que reconhecer que os caras tiveram uma... Foram referências dentro do, da categoria deles. Já né? tá ótimo. E aí eles estão tá Você foi de... referência, tá ótimo. Beleza. Tá bom, tá bom. Então eu tô aqui com a referência da música. Esse é você que está dizendo. não tenho convencido. Eu ris... vocês vão reparar que tem umas risadas aqui da coisa. É um, é o um coca. amigo aí o meu nome, como é o nome? Como é que, como é que é o nome? É coca, é que ele cheira muito eu cocaína e. Não, eu vou chamar o, não, eu vou tô chamar, brincando, não é não, vou cocaína. chamar o cara de, sei lá, o quê? Essa roupa isso. Es... Essa combinação aí. <risos> um amarelo chamante, é, né? É. Eu, quem, quem escolheu a roupa dele foi Steve Wonder, provavelmente. <risos> Mas e aí? A galera fica brava com você porque você fala que o... Porque hoje em dia a galera não pode... Toda, toda a opinião que você dá, que é fora do status quo das opiniões, é, tem que ser rechaçado com a morte. Cara, toda opinião, toda, não importa se contra ou a favor, legal ou não toda opinião hoje dentro dessa desse cotidiano de bundamolismo que a gente vive hoje de, de, de é, toda opinião ela vai desagradar alguém é por isso que eu sempre falo cara é, se você tá você, tá, você tá no, eu sempre uso esse exemplo aqui mas não queria usar outro mas foda se vou usar isso aqui você está no carro você, você para teu carro para uma velhinha atravessar na faixa de pedestre você pode ter certeza que vai ter um cara lá atrás buzinando te enchendo o saco então assim se qualquer coisa que você fale, você vai desagradar alguém, então relaxa. Não é verdade, não, relaxa, não, eu então vou... relaxa, cara. É. E, eu, e eu levo isso. É, é, é, eu, a, a minha sinceridade e a minha ética são absolutamente inegociáveis, cara. Então, assim, eu vou, eu vou eu sigo vou, a, a, a, a, a, o que eu penso, eu falo o que eu penso, eu escrevo o que eu penso. Não. Se você vai, vai agradar alguém ou vai desagradar alguém, eu tô um pouco me lixando, bicho. Cada um com seus problemas. É, isso é uma excelente qualidade pro crítico, né? Porque, puta, o que tem de crítico que baba ovo de, de séries pra conseguir um mas isso, ar... mas isso não é crítico. Ah, ele se põe como crítico. Não, né? não. O cara se pode até se autodenominar. <coughs> Desculpa. O cara pode até se autodenominar. Mas o que você mais tem hoje é, é, na área de quem fala e escreve a respeito de música e cultura em geral, música basicamente, o que você mais tem é fã. E como eu sempre digo, todo fã, sem exceção, é um idiota. Sem exceção. Então o que você mais tem hoje, cara, é gente metida a crítica, babando ovo para artista. Quer dizer, quando você começa a babar ovo, quando você começa a chamar, por exemplo, aquela cantora brasileira flopada, que tá tentando em carreira internacional agora que... Ai, ah, ganhou o prêmio. Não. Quando você vê grandes portais... De... Anitta, porra. Ah, Eu tava pensando, mas pô, flopada é foda, né? É. Mas é. Como assim flopada? Mas pô? é, cara. Com a carreira internacional dela? Flopada. Ah, tá. Ah, o... ah, mas ela ganhou o prêmio da MTV. Cara, a, a, o prêmio da MTV do VMA não tem relevância nenhuma. Zero. Só quem leva a sério isso é o fã. Esse eterno retardado que é, é, é, sente que o seu ídolo é valorizado, ganhando o prêmio que não vale nada, mas enfim. Então, uh, uh, uh, o que que acontece? Quando você tem grandes portais de comunicação, por exemplo, escrevendo a respeito dela e se referindo a ela como uma patroa, cara, como assim, bicho? Eu estou levando o status dela... Não, sabe... cara, você, você é um... Teoricamente, você está fazendo jornalismo, você não pode se referir a um ídolo como o fã retardado faz. Não, é verdade. Quer Pede dizer, eu é é, né? é, zero. Lá, pô, será que quando ele for ter que criticar um erro dela, ele vai criticar? Não tá vai, patoia, não vai, né? não vai. Não vai, cara. Pô, um monte de café, hein? Pô. Se quiser, depois eu vou deixar uma água aqui para você... Ah, isso eu vou sentir. Eu sou velho, pô. Ué, eu também. Eu não sou tão velho, mas... Você tá de, bem... tá de brincadeira. Você tem idade pra ser meu neto, rapaz. Se liga, pô. <risos> oh, tem... quantos anos você tem? Eu 62. É dia, eu tenho 62. Caralho, você tá mal bem pra 62. O mau humor né? me mantém jovem. <risos> Pode crer. Mas neto, eu acho que não. Seria a idade pra ser meu pai. Eu tenho 32. Bom, só se você tivesse filho cê... cedo... Você ia apanhar, papaca. Se você fosse meu filho, você ia apanhar muito. Porra, graças a Deus eu não sou seu filho, então. É gra <risos> é graça mesmo. Mas enfim, cara, então você não pode é, é, é, ter uma atitude, você fazendo jornalismo profissional, você tendo uma atitude de fã. E é o que você mais tem hoje, cara. Ah, não, é verdade. É, é, é difícil você ver um, um crítico. Por isso que a galera... É, é, eu não sei se existe mais a, a, a essa a crítica. Existe um jovem crítico hoje em dia? Você enxerga um jovem crítico porque... Parece que o jovem ele só quer fazer parte de uma, de uma turma, quer ser aceito pela turma, e aí a turma da Anitta, e aí ele cria uma página... Não, e pode ser a Anitta, pode ser Ludmilla, pode ser Pablo Vittar, pode ser quem que você escolher desse universo popularesco, porque eu separo música popular de música popularesca. Né? Então você sabe muito bem que a popularesca é quem é essa, essa turma. E, e todos os artistas popularescos, sem exceção, sem exceção alguma, fomentam essa legião de retardados que os seguem, você está entendendo? Com, com notinhas de assessoria que são mandadas para as redações e essas redações elas reproduzem essas notinhas. Quer dizer, você, o, o, o, as assessorias dos artistas podem encontrar as cascatas que tiver que elas jamais vão ser questionadas. Eles pagam, né? Muita gente paga, né? Muita gente compra post, o caralho, né? Meu. Infeliz, Infelizmente, hoje, tem muito mais gente à venda do que Gente íntegra, Mas infelizmente. Parece que tá todo mundo à venda, cara, hoje em dia, pra ser sincero. É... E parece que os caras que são íntegros são os burros da parada, tá é ligado? Como é que é? Parece que os, que os íntegros são os burrão da parada, porra. Cara, eu não tenho nenhum problema de, de, de ser taxado como um cara é, é, tradicionalista ou... Ah, esse cara é velho, esse cara... Cara, assim, eu, como eu falei pra, vocês, pra você e pro, pro seu público no início do programa. Assim, a minha, a minha sinceridade e a minha ética... Em em Elas são, uh, uh, uh, como é que eu vou dizer assim... Inegociáveis. Inegociáveis, é, foi o termo que eu usei, obrigado. Sim. Inegociáveis. Então, assim, se você quer uh, uh, dizer, ah, você está errado... Cara, você não, não, tá não estou querendo dizer que você está errado. Não, não, estou dizendo o público em geral. Ah, sim. Porque sim, qualquer sim. coisa que você fale, qualquer posicionamento que você tenha, você vai ser xingado. Então, relaxa. Sim, é, o fato é quando os xingamentos fazem você ter que sair da empresa, né, as paradas. Então, poder mas no seu rua. caso, é, é, mas no seu <risos> caso, no seu... E eu, eu, você pensa que eu vou dourar a pílula aqui? No seu caso, você cometeu um vacilo imenso. A gente não vai falar sobre... Ou pode, vai falar... Pode, pode, pode falar. Ah, você cometeu um vacilo imenso. Porque o que acontece... Eu acompanhava o que, o, o que vocês faziam, cara. E vocês levaram longe demais a conversa de boteco. Inclusive, eu vi um vídeo em que o Rogério Skylab alertou vocês a, a respeito disso. E ele alertou de uma maneira muito certeira. Porque hoje, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu, em qualquer lugar que eu vou, eu sou o que eu sou. E, e, e tenho com você aqui a mesma conversa que eu teria em qualquer outro lugar. Mas o que acontece que hoje... Você, todo mundo, todos nós que por mais que a gente tenha essa postura de ah vamos conversar bater papo isso aqui a gente tem uma responsabilidade porque a partir do momento em que você tem gente te assistindo é, é preciso tomar muito cuidado com com o que se fala. Você é o cara que você aprendeu uh, uh, isso da, da pior maneira possível. mas É que eu não acredito que a, toda a comoção que aconteceu ela foi natural e justificada. Eu não acredito Mas isso. nada do que acontece hoje no mundo é natural e justificado. Hoje a gente vive uma época em que é, é, Humberto Eco, um dos maiores escritores de todos os tempos, ele, ele foi muito certeiro <coughs> quando ele disse o seguinte, que a internet ela deu voz ao bobo da aldeia que é o cara que ninguém dava menor bola ninguém ligava e hoje eu... e hoje <risos> esse esse esse esse energúmeno ele tem voz na internet tá entendendo eu, eu, eu vejo por exemplo algumas barbaridades esses tiktokers. hoje hoje mesmo eu vi eu recebi um, um, um vídeo de um de uma TikToker é, é, você nunca ouviu falar bicho ela fazendo o vídeo dizendo que não deixaram ela entrar na no sei o que lado show do Ayrton Lavigne Pô, bicho, vai pegar uma enxada, vai carpir um mato aí antes de você ficar... A gente tá vivendo uma situação tão terrível no Brasil e no mundo e gente ficando preocupada porque o crachazinho, a pulseirinha... Não... Ah, vai varrer gaiola. Ah, sim. Com certeza a expansão com a internet da comunicação fez com que muita gente que não ia ter oportunidade tivesse... e Ó, oh, que surpresa. Parece que o mundo é um composto inclusive, de inclusive é, Inclusive aquelas pessoas que falam as maiores barbaridades na mesa do bar, como fosse o caso. É que eu não acho que eu falei uma barbaridade. O não, jeito que eu foi, falei foi, foi burro. Foi, não, foi. O, o, o, o, é porque não. é uma lei lá nos Estados Unidos. Tá não, não, não, não, não, peraí, não Não é? Não, peraí. Não, peraí, peraí. É, tudo está em torno de responsabilidade. Então, assim, a liberdade irrestrita, ela não existe. Não, mas a liberdade é, não. em si, não, sim. A não, liberdade mas... irrestrita, ela não existe. É uma, é uma falácia. Não, a liberdade irrestrita de expressão é uma falácia. Entendi. porque você de alguma forma ou outra você vai dependendo do que você falar você vai sofrer consequências disso que podem ser as, as consequências da, da, da frieza da lei ou as consequências da, da, da sociedade que a gente vive é a mesma coisa por exemplo é a mesma coisa que eu, eu, eu, se eu por exemplo eu, eu nas críticas que eu faço eu ofender pessoalmente alguns dos artistas cujo trabalho eu acho uma merda eu não posso fazer isso. Por isso que toda, toda crítica que eu faço é em cima do trabalho. Tá. Da, da, da pessoa. É em cima da atitude que o que artista... Mas você artista... ofendendo ele se você criticar algo, falar um não, erro mas, dele. Não, pode não, ofender Não, não, não, isso Se eles vão se sentir ofendidos com o que eu vou falar é problema deles. É, eu penso assim também. Problema deles. Então, mas aí que tá. Mas só que o quê? Eu posso sofrer as consequências disso? O artista, por exemplo, pode não, não chegar pra mim e falar assim, olha, eu, eu, eu, ou, me, ou me xingar na, na, na, nas redes sociais. Pode é, recusar qualquer tipo de entrevista. Pode, pode, <risos> ela pode fazer o que quiser. Uhum. Agora... É, é, quando você ofende pessoalmente, pessoalmente você está passível de, de, de, de, de, de sofrer as consequências disso. É a mesma coisa quando você fala certas, certas coisas, você pode não ser julgado pela frieza da lei, mas você vai ser julgado pela sociedade com a qual você convive. Não, tudo bem, eu, eu entendo que eu dei uma opinião que é polêmica para a nossa sociedade, né? hum. isso aí eu não vou discutir, hum. é, é, não dá para ignorar toda a repercussão que teve, né? Ah. não chamar de polêmica seria um fenimismo. Mas se você olhar para os Estados Unidos, se eu tivesse falado a mesma coisa que eu falei, só que lá nos Estados Unidos... Você iria sofrer consequências também? Não, não, ah, ah, ah, não, sofreria, não, não sofreria. Você pode não sofrer consequências, consequências legais. Não, nem da sociedade. A mas... lei é essa lá. Você chega lá, você chega lá e fala, ah, eu acho que aqui no... aqui a gente tem que ter cluclucluxcan. Clu, clu, clu, clu, mas é que eu não falei que deveria que ter. Não foi isso que eu cara, disse. Cara, né? mas assim não. Cara, você falou. Não, não Cara. Enfim, todo mundo todo mundo interpretou o que você quis dizer. Agora o que acontece, Monarca, é preciso que a gente pense antes de falar certas coisas. Você tá Entendendo? Hoje, por exemplo, a gente tem Uh, uh, uh, uh. Eu, eu tenho por exemplo alguns termos que eu usava por exemplo na toda a minha a, a minha infância a minha adolescência e não posso usar hoje então assim ok não tem problema é o okay tempo que, que a gente você não, pode usar? não posso usar porque primeiro uh, isso vai me trazer consequências que eu não quero sejam elas legais ou não eu não quero tá, é, que eu, é, eu, eu, tenho arbítrio, eu tenho livre arbítrio eu tenho livre arbítrio de querer que determinadas coisas que eu falo tenham consequências ou não Sim, claro e você hoje, a gente vive hoje uma época diferente, em que alguns valores que antigamente eram tolerados hoje não. Então, ok, cara. Se você aceitar as regras, da, da, da, da, não tem como não aceitar, né? Se você, se você, então, se você aceita as regras do que está rolando hoje. Então, ok, se você não aceita, você sofre as consequências disso. Sejam elas jurídicas, sejam elas de âmbito pessoal, ou sejam elas de âmbito profissional. Não, qualquer certeza. atitude que a gente tome, qualquer atitude, como, por exemplo, deixar a velhinha atravessar na faixa de pedestres, isso vai gerar uma consequência. Sim, sim, sim. Não, não estou discutindo a é. consequência das coisas. É a mesma coisa a música brasileira hoje. Quando eu falo, por exemplo, que a música, a música popularesca brasileira hoje é uma merda indescritível, e yeah. é, uhum. obviamente que eu posso sofrer consequências disso, eu posso sofrer é, a lei deveria boicote. Ser uma Hã? A lei deveria te punir por causa disso? Não, claro que não. É isso que eu estou te falando. Não, claro que não. Mas é. Volto a dizer: a gente precisa ter responsabilidade em relação ao que a gente fala. E quando a gente fala tive, algumas coisas... Cara, quando você, fala, quando você assume a responsabilidade de falar certas coisas, você tem que aguentar as consequências, porra. Claro, é... a gente pode... Eu tô tendo que aguentar tá as consequências. café tá conse... bom, hein? Porra, meu. Café com eu... ele é bom aqui. <risos> eu tô tendo que aguentar as consequências, eu é. não fujo delas. Mas é. a questão é, eu posso fazer uma crítica à sociedade, né? Eu posso falar que as consequências foram indevidas. Vou... Mas essa é a sua, é a sua opinião. Para algumas outras pessoas, as consequências não foram devidas. Claro, cada um tem o direito à é, sua é, opinião. É, né? E segue o barco, bicho. Sim, sim, segue sim. o barco. Sim, sim. Mas, mas é você não acha meio prejudicial essa cultura que está rolando o cancelamento? Você acha que ela não é nociva, não é injusta? Será que ela não está sendo usada eu, por pessoas com poderes na mídia? Eu, sim, pra... Claro. A atacar os seus inimigos para um jogo sim, mais comercial e político. Sim, de que realmente... eu, sou, eu sou absolutamente contra uh, qualquer cancelamento. Uhum. Por exemplo, eu, eu, no, no seu caso específico, por exemplo, eu, fui, eu, eu, eu entendo por que as pessoas tomaram ah, é, a atitude então. em relação, sim. concordo com essas pessoas, eu achei que realmente você vacilou muito, mas eu não, eu não, eu não defendo cancelamento. Ah, vamos cancelar... Não, cara, peraí se você vai fazer qualquer tipo de você vai tomar qualquer tipo de atitude com relação porque uma coisa é você tomar uma atitude uh, com relação a algo que te incomodou pessoalmente e a outra coisa é você tomar uma atitude com relação a algo que incomodou ou atingiu algum algum ponto nevrálgico de uma comunidade então hoje a liberdade irrestrita de expressão, ela sempre foi uma falácia, cara. Isso, isso nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em Saturno, você, a, a pessoa sofre as consequências do... Claro, claro. É, se você falar que existe liberdade de expressão restrita no Brasil hoje em dia, é uma mentira. Não, claro que não. É uma mentira, claro não, que existe. Não. Mas não, não existe. Não existe liberdade de expressão irrestrita em lugar nenhum do mundo. Eu entendo isso, eu não discordo com você. É. Mas, ao mesmo tempo, eu... Almejo, na minha visão, uma sociedade melhor é uma sociedade que consegue separar falas de ações. E que não, consegue. Cara, não, eu discordo, não. discordo de você. Discordo, discordo tem, Falas têm o mesmo peso de ação? Não, falas têm um, um peso de, tão decisivo quanto a ação. Sério? Ah, sério. Eu discordo de você. Tá bom. É, é que eu também discordo, eu discordo de você discordar de mim. Não, é, é que eu, eu, eu realmente acho que a gente deveria, como sociedade, evoluir ao ponto de permitir que as pessoas falem as coisas e isso não signifique que ela está te agredindo só porque ela falou alguma coisa. Pode ser que isso aconteça no ano 3040. Você acha que demora tanto é... tempo assim? É, tá. Baseado no emburrecimento coletivo que a gente tem hoje. Hoje você tem, você tem é, é, é, pelo menos duas gerações de adultos infantilizados. Eu concordo com você. Adultos que choram quando vão no show do Coldplay, porque receberam pulseirinha colorida, não sei o quê, blá, blá, blá. Um show absolutamente horroroso, né? E gente que fica emocionada. Ai, meu Deus. Ai, que mensagens lindas que o Chris Martin tá falando no show. Cara, acabou o show, a pessoa volta a ser o que ela era. Você quer um exemplo disso? Pergunta quantas pessoas não devolveram a pulseirinha no show do Coldplay levaram embora. Ah, porque eles queriam uma lembrança, eu acho, sei lá. Não, não é. cara, porque você tem que devolver a pulseira. Ah, a pulseira. É. Obrigatório, é acredito, na, né? na saída do show do Coldplay, vários funcionários ficam com um saco falando, pessoal, vocês precisam devolver a pulseirinha, não sei o quê, babá. Blá, blá. O pessoal vai embora. Leva a pulseira, Rouba a pulseira. Então fica todo mundo lá no show do Coldplay. Ai, a pulseirinha vermelhinha e ai, chove estrelinha no céu. É aquelas que ah, brilham com a luz? É, assim? é, é, ah, é, é, é, mas brilha, mas é, é, tem um controle na produção. Ah, então é caro, code... não é uma pulseirinha de papel? Não, não, é uma pulseirinha, é pulseirinha, é pulseirinha é um eletrônica. É uma pulseirinha eletrônica. Ah, entendi, entendi. Ah, é sacanagem mesmo. Se fosse um negócio é, de papel, foda Aí fio, fica assim. todo mundo lá no show do Coldplay, ai, oh, eu preciso abraçar as pessoas aqui do meu lado, ai, o mundo precisa ser um lugar melhor, uma... Acabou tá o show, todo mundo levou a pulseirinha embora. Isso é roubo. É verdade, é roubo mesmo. É, não, eu concordo pra caralho com isso que você falou de a galera tá infantilizada. Pô, é, E, e é porque eu acho que a sociedade ficou muito perfeita, de certa forma, entendeu? Não, cara. Não, pelo contrário. A sociedade... Quando, quando você tem é, é, é, pelo menos duas gerações de adultos agindo como crianças... Guerras acontecem. <risos> também! Sim, sim. Também, cara. Então, a gente tá vivendo. Hoje, uh, uh, uh, como eu falo, eu, eu imagino que daqui a umas quatro ou cinco gerações, o ser humano voltou a viver, vai voltar a viver em árvores e comer carne crua. Sim, porque não. vai ter uma involução. Aliás, o Divul, que é uma das bandas mais espetaculares, ele já no final dos anos 70, eles, preco, eles preco, eh, preconizavam a Devolution que era uma de-evolução, ou seja, o, o ser humano ele iria regredir a estágios de, de, de debilidade mental progressiva. Faz e sentido. É, e é o que está acontecendo Tem um hoje. Tem o filme Idiocracy, né? É tipo, é, a tecnologia proveu para a gente uma capacidade de sobreviver tão grande, é tão fácil sobreviver hoje em dia... Bicho, deixa eu explicar um negócio. Eu, eu tenho uma maneira de chamar todo mundo de bicho. Bicho, bicho... Internet, na minha época... Eu sou um cara de 62 anos, eu nasci em 1960. E... Oh, Ike, calma. O, o... Internet era coisa de ficção científica, bicho. Se alguém chegasse para mim e falasse... Olha, Regis, no futuro você vai poder ouvir a música que você quiser na hora que você quiser, no lugar em que você estiver no planeta, e você não vai precisar nem de equipamento de som, você vai ouvir num telefone que você vai levar com você. Eu falo, está é de brincadeira, você é bruxaria. Só que o que, que acontece? Grandes inovações tecnológicas acabaram transformando as pessoas em seres humanos preguiçosos. Então a pessoa fala assim, ah, eu não preciso saber disso agora. Quando eu precisar, eu vou lá no Google. Cara, e eu sou de uma época, bicho, que para você conseguir informação, você tinha que lutar muito, cara. E, e, e, então, para mim, é, é muito triste, cara, ver as pessoas uh, tendo todas as ferramentas disponíveis para crescer culturalmente, em todos os sentidos, e você vê essa geração de TikTok, bicho. Que, como eu sempre digo, é a maior concentração de gente retardada por frame. Só as pegadinhas... Dancinha, as, as musiquinhas, musiquinha. Musiquinha hoje no TikTok já entra logo de cara com o refrão. Por quê? Porque o retardado, que é, é usuário do TikTok, ele não tem paciência de ouvir a música até o final. Então ele precisa ouvir logo... Uh, uh, uh, uh, uh, ontem, por exemplo, eu tive uma, uma informação de um, de um amigo meu em que uh, ele disse o seguinte, cara, que a, a molecada hoje, eles ouvem a música ou assistem qualquer vídeo na rotação alterada. Mais rápido que é para acabar mais rápido, caralho. Ouvir música na rotação autorada é foda, né? Pois, é, pois né? é, mensagem do WhatsApp eu entendo. <risos> e tá maluco meu? não pô. vai, pra que você vai acelerar a economizar tempo porra. e você vai, você vai economizar o tempo e você vai gastar esse tempo que você economizou fazendo merda. Ah, é, isso é a beleza da não, vida. Cara, <risos> tá não, cara, só... não. não, tá errado isso. É que agora, a, a gente com a internet, a gente aprendeu que tem que sequestrar o cérebro da, das pessoas pra mantê-las com atenção. E pra você fazer isso, você dá... É igual uma bala de açúcar. Você dá o negócio que não é nutritivo, mas que vai fazer um impacto no seu cognitivo ou no, sua, no seu corpo rápido e forte e intenso. Monarca, Monarca, eu jamais eu conseguiria Imaginar que o meu canal no, no, no YouTube tivesse o número de, de, de, de, de seguidores que tem. Já chegou hoje, eu fiquei sabendo tá está em 513 mil. Muito obrigado. Eu jamais imaginaria, por quê, cara? Porque eu não me rendia esse tipo de coisa. Cara, eu faço vídeos de uma hora e meia. Não é podcast, é vídeo explicando a história do lado do Pink Floyd. Vídeo de uma hora e meia. E todo mundo chegou para mim e falou assim, Regis, não faz isso, cara. Ninguém vai prestar atenção. Ninguém vai não sei faz o que, dancinha que é melhor. Você está entendendo? Sim, é, sim. O, o nível de coisa. E, cara, eu jamais me preocupei com isso. Jamais me preocupo com isso. E jamais vou me preocupar se eu capturo a atenção de quem quer que seja. Eu Alô, tô um pouco você... me lixando. Se você quer seguir, você, quer seguir, você segue. Se você quer assistir, você assiste. Se você não quiser assistir, não assiste. E, e tá tudo bem, cara. Sim, sim. Eu acho as que... pessoas hoje têm uma necessidade, cara, patológica de ser, de, de ser apreciadas, cara. Sim. É um nível de carência. Tudo, fica todo mundo embaixo daquele dredom emocional. Todo mundo emocional. quer ser amado. Todo mundo ser quer validado, ser amado, as cara. As pessoas querem ser validadas. É, cara. Isso é um absurdo. É insegurança total. das pessoas, porque elas são fracas absurdo total, Sim, só um absurdo. É a, mas é na sociedade. Mas eu tenho esperança. O que está acontecendo com você, com o seu canal, que está crescendo para caralho, é um exemplo disso. Eu acho que existe uma maturação da audiência de internet. A gente tem que lembrar que a internet é um fenômeno recente. Ah, as pessoas mais velhas estão começando a entrar, a entender esse mundo agora. Quem domina a internet mesmo é a criançada. Eles que, que mandam nos Sim. algoritmos. Por isso que eu sou absolutamente pessimista com relação ao futuro. Mas isso vai mudar, elas vão crescer. Não, entendeu? Não. Então, mas vão crescer a, no, no, no ritmo que a gente está tá vivendo ela, e na maneira como a gente está lidando com a informação, essas crianças de hoje elas vão, elas vão crescer cada vez mais infantilizadas porque elas já são filhas de pais infantilizados. Então, meu amigo, e hoje, infelizmente, a educação ela não é mais feita pelos pais. Só que o mundo cobra, né, cara? Na hora que ele cobra. sai da casa dos pais, ele falou assim, ah, tem que comer. Puta, meu pai não vai me dar dinheiro. Como que eu vou comer? Por isso que Rapidamente te... as pessoas começam a desinfantilizar um pouquinho. Por isso... Né? Por... Não, nada é mais desinfantilizador do que boleto, velho. Sim. Boleto. Você tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar... Nada é mais... Por isso que cada vez mais... Adultos continuam morando com os pais até os pais morrerem. É verdade. Você tá Você entendendo? Tá certo. Porque porque a pessoa fala não, eu não quero. Imagina minha mãe tá fazendo aqui meu meu meu meu meu, meu, meu leitinho com morango aqui. Pô, ela tira. A, pô, eu vou sair da minha casa onde minha mãe tira a nata do leite. Imagina? Então cara, as crianças. Isso no geral. As crianças hoje, elas vão continuar nesse Nesse crescimento infantilizado, porque elas são filhas de pais infantilizados. Os próprios avós dessas crianças já são. É, já formam uma geração infantilizada, cara. Que... A, a, a, o, eu vejo, na verdade, o futuro da humanidade como um grande teletub. É possível, é possível. Mas eu, eu, eu, eu discordo de você que vai chegar nesse ponto porque a vida cobra, mano. Se a gente criar uma geração através de geração infantilizada, que não produz, que não faz coisa, que não avança, uma hora o nosso ciclo econômico vai pra merda e aí vem a fome. O nosso ciclo econômico já foi pra merda Não, tá muito indo tempo. pra merda cada não, vez mais. Não, já foi, cara. É inadmissível, inadmissível hoje, que você tenha gente em qualquer, algum lugar do planeta passando fome. Bom, isso é verdade. É inadmissível. É inadmissível, por exemplo, gente... É, é, é, é que não tem água encanada, cara, é que tem que andar 12 quilômetros para pegar um balde de água. E você pensa que eu estou falando de, de, de outros continentes? Não, isso acontece no Brasil. Não, assim, metade das pessoas não tem. Então assim muito é inadmissível isso, cara. É inadmissível. Então não adianta você chegar, ah, o futuro vai ser muito melhor. Não, cara. Para o futuro ser melhor ou ser tão legal quanto você está imaginando, o presente já tinha que estar tá legal. Mas aí e tá, tá, eu acho que o futuro legal chega com um presente de merda. Eu acho que a gente tem que sofrer. Eu acho que o único caminho que cresce um ser humano é o dor e o oh, sofrimento. É, olha, é raro. Finalmente concordamos em alguma coisa desde que eu cheguei aqui. <risos> exatamente, cara. Você só, e, e, e exatamente o que aconteceu com você, certamente é uma prova... É, você vai amadurecer muito, quer dizer, eu espero, né? É, você não foi um Mas, idiota... É, então, é, pois é. Que também é uma possibilidade. É claro, né? sim. Já fui idiota muitas é, vezes. é. Então, uh, uh, o que, que acontece, cara? Uh, uh, realmente, uh, uh, uh, as pessoas só amadurecem no sofrimento. Agora, quando você tem pelo menos duas gerações de gente infantilizada, a cada vez mais essas gerações vão fugir das suas responsabilidades no mundo, cara. E elas vão trazer um momento de sofrimento e dor para todas as é, épocas. Que mundo. é o que a gente já está vivendo hoje, cara. Está uma merda, realmente. Não. O mundo está Gente, tá Desculpa, esquisito. eu vou beber na garrafa. Tá Se quiser um copo, eu te dou, mas não, também, sim. Agora que eu já dei o primeiro gole? Ah, para mim, isso foda, antes, eu tô com medo. você tá é. preocupado? Falou, pô, o cara me deu uma garrafa é, para beber, não, nem me deu um não, copo, de um nessa copo. Porra. Eu acabei, eu acabei de, me, de, de beber meia garrafa d'água, aí o que ela vai lembrar de trazer copo agora já foi. Não, meu bem, não, não, não, não, meu bem. Senta aí. Eu, olha, já chego na casa das pessoas dando ordem, senta aí, né? Eu sou eu sou meio foda, assim. Eu tô, eu tô descalço, cara. Você tá falando com um maluco aqui, porra. Dá um, dá um, dá um não, tenho, Não tenho não a menor dúvida disso. Eu sei, é, mas é, a gente vai ver guerras então, né? A gente tá vendo guerras, essa guerra... Eu não sei se você gosta de político, gosta de falar sobre merdas aí. Cara, assim. eu não confio em ninguém. Assim, todo o todo sistema político, todos os sistemas políticos estão errados. Eu não confio em ninguém, eu não acredito em ninguém. Uh, Para mim, todo mundo é todo mundo uma cambada de gente safada. Ninguém tem projeto de governo. Todo mundo tem projeto de poder. Ah, concordo pra caralho. Você tá entendendo? Todo Sim. mundo quer um belo tipo Você quer, quer ver uh, como é que você uh, melhora a, a, a classe política? Você baixa uma lei dizendo assim, oh, a partir de agora, bicho, todo político, todo político vai receber uma ajuda de custo. Não vai receber mais salário. Vai receber uma ajuda de custo para ele poder uh, fazer o trabalho dele como político. Cara, você baixou essa lei, ninguém mais se candidata. Ou se candidato só os caras que sabem ser corruptos e ganhar dinheiro pra caralho, ninguém, mesmo não tendo salário. Ninguém, se, você, se você baixar uma... uma... É, tem que ter uma polícia forte também, investigativa claro, e tal. Não, né? tem, tem que ter tudo. Por exemplo, se o mundo fosse um lugar justo, o mundo obedeceria as minhas ordens. Se fosse um lugar justo. Não é um lugar justo. Então, o que que é... é eu também sou muito modesto. Além de lindo, genial e humilde. É... Então, se você baixar a lei dizendo, a partir de agora, nenhum político mais ganha salário, ganha ajuda de custo, ninguém se candidata mais, cara. Bom, não tem isso. Então, assim, né? por é. isso que, é, é, em termos políticos, eu tenho um comportamento indistinto. Eu detesto todo mundo. Ah, sim, eu tô de saco cheio desses cara também. É. Por isso que eu quero ir pro meio do mato, às vezes, fazer uma casa... Sustentável no meio do mato e ficar lá até minha morte com internet do Elon Musk. Ok, cara. Se, você, se essa for a tua decisão. Ok. É. Às vezes à vontade. Só isso que eu tô falando. É. É. Tez, que, qual que é a sua pira assim de. Você tá, tá ativo pra caralho. Imagina que você quer trabalho pra até morrer. Que você é eu, eu, eu quero morrer trabalhando. Faz sentido. Eu acho, eu acho que é que... Só, só que isso não vai acontecer porque eu desconfio que eu sou imortal. Entendi. Desconfio. Eu desconfio. Mas caso isso não seja é, é verdade. Pior que tem gente que acredita nas coisas que eu faço você acredita? Você queria um negócio desse? É. Ai, Regis, é, como assim? Ah, tem que explicar a piada agora, idiota. É, eu quero morrer trabalhando. Se for o caso, eu quero, eu quero morrer num palco de televisão, cara. Ah. Tipo não. o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio. Sinceramente, eu acho que o Silvio. Vou ficar muito surpreso se o Silvio Santos voltar. Ele ficou ele, ele mal, né, um tempo? Cara, é, cara. Boa. até tá com 90 e poucos também, 90, né? Acho que 94, meu. É, já tá bom. uma bem, hora velho. que você fala, meu. Abraço, Silvio. Mas eu acho que é legal esse negócio. Eu, eu admiro as pessoas que querem trabalhar até a morte, porque eu acho que o que te mantém vivo é essa porra. Depois que você fala assim, para fala, ah, não quero mais trabalhar, não quero fazer nada, não quero sentar na minha, na minha cadeira e relaxar, você morre. Eu vou te dar, eu vou, eu vou dar uh, para você e, e pro pessoal que está assistindo aí um exemplo absolutamente... É frívolo, mas que é real, no meu caso, eu desejo muito comprar um disco, eu passo décadas atrás de um disco, que são meus filhos, né? e aí um belo dia eu encontro o disco, encontro o disco Falo, puta, cara, eu fiquei a minha vida inteira atrás desse disco e eu acabei de encontrar o disco agora a 50 reais. Cara. Disco raríssimo. Vou lá, compro o disco. Chego em casa, lavo o disco direitinho, passo na máquina, não sei o que, babá. ouço o disco, guardo, troco o plástico, não sei o que, babá, pimba. Acabou a vida? Não, cara. Tem, vai ter outro disco que eu vou estar atrás há muito tempo. Isso é um exemplo bobo. Mas quer dizer o seguinte, cara, que você. A partir do momento que você deixa de almejar alguma coisa, isso pode ser, isso praticamente passa pelo, pelo, pelo teu lance profissional. Uh, quando você deixa de almejar alguma coisa, você já começa a morrer por dentro. Aquela máxima que todo jogador de futebol fala, que o jogador quando ele para de jogar, ele morre duas vezes. Ele morre quando o corpo dele vai embora e morre quando ele para de jogar. E é verdade isso. Tá então, então, eu, no meu caso específico, eu quero morrer trabalhando, bicho. E, e, e morrer ainda atrás de algum disco maledeto que eu ainda não consegui encontrar pra mim. O que, que são as características de um disco raro, na sua opinião? O disco raro é aquele que, você, que é praticamente impossível você encontrar onde quer que seja. E quando eu tô falando onde quer que seja, eu tô falando na internet. Incluindo a internet. Entendi. Então tem alguns discos que são absolutamente raríssimos. Tem outros discos, no meu caso, por exemplo, que são muito raros para mim, mas quando eu encontro, está por um preço extorsivo para mim. E é normal isso, porque se o disco é raro, caceta. É, faz sentido. Mas é, é, aí eu, eu aguardo, eu espero, eu falo, não, uma hora... Nossa, eu já comprei cada disco raro que eu podia ter comprado por uma fortuna. Eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho e aí depois você vai encontrar. Então o disco raro a, a, a, a... Hoje é aquele disco que é muito difícil de você encontrar. Ou em, em lojas físicas que estão... Agora tá voltando um pouquinho. Ou mesmo na, na, na internet. Agora, o que é raro para mim, pode não ser raro para outra pessoa. Mas Amarelo. tem o quesito raridade universal, que é aquilo que você falou. Quantas cópias existem no mundo e tem, como tem, fácil é tem, achar elas. Tem, né? Isso é raro para é, todo mundo. É, é, né? é, é, é, exatamente. Tem algumas coisas que é o que a gente chama no... no, no... No jargão dos colecionadores, né? De mosca branca. Tem algumas moscas brancas que você fala. Fala um pô, exemplo é. de mosca branca pra mim. Ué, um exemplo de mosca branca. O... Existe um disco dos Beatles chamado uh, Yesterday and Today. Que tem uh, eles, uh, a capa, são eles com jalecos manchados de sangue, com umas bonecas decapitadas e uns filés de carne. Caralho, não lembro do Beatles ser tão dark assim. Esse... Então, mas é... por que, que acontece? Essa capa pegou muito mal. Hum. E o disco foi recolhido uma semana depois que foi para as lojas. Entendi. Esse é exatamente esse aí, ó. ó tá vendo? Ah, caralho. E eles felizão, né? Pode, pode, <risos> da, pode dar um zoom aí? Um, clicar no... Clica aí para aumentar. É, não, mas, não, não, é, não, não, não. Pode, pode ser na imagem. Clica com, e clica com o botão direito. Não, volta, volta. É, volta, volta. Agora clica com o botão direito. Isso. Aí ele vai abrir. Não. Uh, abrir imagem nova, ah, nova lá, ali, ó. Nossa, de qualquer jeito ali, também, Eu tô querendo ensinar pra... <risos> Porra. Não, abre aí também de qualquer jeito é que... é, ó. Isso, tá vendo? Ó lá. Essa capa ela, ela, Esse disco foi lançado Ele ficou uma semana nas lojas Porque pegou tão mal Os lojistas inclusive se recusavam a vender isso Caralho. E aí o que acontece? Eles recolheram <coughs> Décadas depois Esse disco Ele foi uh, uh, relançado Inclusive, em CD, a Mosca Branca é a edição original. Pode crer. Por quê? Porque a... a não produziram a... muitos? Porque foi recogido? não, a, Não, até produziram muitos, mas ah. assim, ficou muito pouco tempo nas lojas. Entendi. E essa capa causou uma algeriza muito grande. Os caras devem ter então... queimado um monte, jogado fora. Então, o que, que acontece? Você, é, é, é, hoje, você encontra a reedição desse disco. Isso aí foi, saiu, saiu até oficialmente na caixa. Mas o que é que é a Mosca Branca? É a primeira edição. A primeira leva. A primeira leva. A primeira edição dessa capa. É um disco hoje que você, em mau estado, o disco, você deve encontrar por um 150, 200 mil reais. Caralho, caralho. Isso uma cotação baixa. A edição original. Pode crer? Como Aí... que sabe que é original? Tem um número de... Tem, não, pode... não, tem. Tem o um lance da capa, é... é uh, esses, esses discos, inclusive, tem uh, uh, vários deles. Uh, uh, eles colocaram uma capa nova. Você pode colocar, por gentileza, Mestre, voltar um pouquinho? Que, ó, a capa nova é essa aqui, ó. Hum. Tá vendo? Sem as bonecas. E, então, esse, <risos> disco, esse disco depois, ele foi relançado com essa capa. Entendi. Algumas edições, essa capa foi colocada em cima da original. Colada. Então, se você tirar hum. essa foto, tem o papel por baixo dessa, ah, que é também outra é outra raridade. Caralho, vários é. easter eggs. É. Cara, que da hora isso aí. É. Um dos, dos colecionadores é uma parada assim que, que eu acho da hora, porque tem que ter uma... tipo Eu gosto de objetos que têm poder. Eu, eu gosto dessa, dessa ideia, entendeu? Por exemplo, você pega estátuas. Estátuas ou, ou artes, obras de arte são objetos que têm poder. E eu fico interessado no, no porquê que ele tem tanto poder. Porque é inegável que tem. As pessoas compram, ah, lá lá, 10 mil reais de passagem penural para ver a Mona Lisa ali atrás de um vidro, Sim. né, ligado? É o poder da obra chamando pessoas de um outro continente, gastando seu dinheiro esforçado... Para ver um pedaço de papel ou de, de pano. Não, não, não. Discordo de você, cara. Não, eu tô, sei que não é um pedaço de pano. Eu tô super, hiper. É porque o que, o, que é o lance é a experiência de você estar perante uma obra de arte intergaláctica. Então, uh, uh, o, o, o, apre, o, o apreço. Porque, por exemplo, eu não sou colecionador. Ah, que... Não, porque o colecionador ele compra tudo de um determinado artista, de um determinado gênero, até as merdas. Entendi. Eu não, cara. Eu não tenho, eu não, eu não tenho disco ruim na minha casa. Eu não jamais eu vou ter um LP na minha casa para depois ficar tira do self dizendo olha como eu sou fodão aqui eu tenho. Não, cara. Se eu não gosto do disco eu não tenho. Pode crer. Ponto. É... Então o que que acontece quando você tem uma Identificação com alguma coisa artística, essa identificação ela tem que fazer a tua vida valer a pena pela experiência de tomar contato com aquilo de uma maneira positiva. Não você ser do fã do Los Hermanos, histérico, que isso é uma experiência negativa de vida. Entendeu? Então, o. o, o, o... É, vocês acharam que eu não ia falar, né? Então, é, é por isso que vale a pena. Se você tem grana, pô, se eu tivesse grana, eu pagaria uma passagem fácil para ver a Mona Lisa. Porque é uma experiência única, cara. Você está perante, tá perante de uma obra absolutamente prima. Você vai, eu quero... Não, eu, se eu tiver... Um dia eu quero ter dinheiro, eu quero ir lá na, no Vaticano olhar o teto da Capela Sistina, cara, que é obra de arte. Porque se você não valorizar a obra de arte, você não valoriza a arte. Se você não valoriza a arte, você não valoriza a cultura. Se você não valoriza a cultura, você é um energúmeno. Ponto. Deu eu eu até não uma desafinada parece... agora, você viu? Ponto. <risos> <risos> pode crer, pode crer. Eu, eu acho impressionante ó, o poder do, de, de alguns objetos. Cara. Porque hoje as pessoas se vangloriam de ser burras. É, hoje tá na moda ser burra. Tá, tá ser burro, não, né? que é um absurdo total. É. Eu, eu gosto de, das pessoas falarem burrice, na minha opinião, porque ninguém é esperto, de verdade. Tipo, sabe tudo sobre tudo e sempre vai estar tá falando não, alguma sim, coisa... Sim, mas você não pode perder a vontade de querer saber. Claro, adquirir mas... cultura é a única coisa que em excesso não faz mal. Sim, sim, sim. Mas pode fazer mal também, né? Você ficar bitolado em só adquirir cultura e não ver a vida. Mas, cara, você adquirir cultura é você viver a vida. Porque a cultura automaticamente te abre uma série de portas para você saborear a vida de uma maneira diferente. Você nem questiona isso. Ah, eu vou adquirir muita cultura, mas vou ficar tão bitolado que eu não vou é, é, apreciar a vida. Não, seu idiota! A partir do momento que você adquire cultura, você abre portas na sua vida você nem questiona esse tipo de coisa. Por isso que eu estou te falando. Entendi, entendi. Mas a cultura é algo muito amplo, né? Você tem, tem tanta cultura no mundo que seria impossível para uma pessoa só adquirir toda ela, né? Sim, mas o, o, que, o, o importante não é o destino. O importante é a trajetória. Hum. Ah, eu quero adquirir toda a cultura do mundo. Não, seu imbecil. Mas a trajetória que você vai fazer... Para adquirir isso, é o que vai valer a pena. A estrada é mais legal do que a cidade para onde você vai. Sim, é verdade. Se você não tá na estrada, na estrada de adquirir conhecimento, cultura em geral, você tá perdendo uma estrada importante é, na sua vida, né? Ou seja, você é um idiota. <risos> Sim. E vai se fuder, né? E Porque... sem dúvida. Porque sem dúvida. essas coisas você não fica capacitado de competir no mercado de verdade. Também, também. Né? E, e também vai ter conversas muito chato com muita gente chata, que vai falar sobre a Anitta e... TikTok, você viu a Cara, bunda dela? Hã? Você viu a bunda dela? Então, mas, mas é que tá. Quando você tem. Quando você tem fã. Porque fãs vem quê? Por, isso, por que eu falo que todo fã é um idiota, sem exceção? Porque o fã vem de quê? Vem de fanático. O fã. Já, eu já falei isso 80 milhões de vezes, mas eu vou falar 80 milhões de vezes e mais uma. O fã. Ele não questiona o que seu ídolo faz. Ele não questiona o que ele fala. Ele não questiona nada. Ele aceita tudo. Ele, ele, ele tem uma, um nível de devoção que é, é, é, é, é muito mais do que a simples vassalagem. É, é, é a devoção, né? a, a, a, a, a, o, o cara ele coloca um nível de devoção, de idolatria, que ele abdica da vida cotidiana dele para se dedicar a idolatrar. E vira massa de manobra. Fácil. O tanto que tem que tem de massa fácil, de manobra. Fácil. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você: se, se, se, se pra cada fã clube de artista ruim que tentou me cancelar, eu ganhasse 10 reais, cara, fora de brincadeira, bicho, eu, eu compraria acho que todos os discos do mundo que, que, que me faltam. Sim, aí é, é uma perda de tempo nele. Os caras estão passando a vida mas, inteira na... como massa de manobra. Então, do mas futebol. é que tá, mas pra esses energúmenos, isso não é perda de tempo. O cara tem uma vida de merda tão grande que ele acredita piamente de que, devotando a vida dele ao ídolo, a vida dele faz sentido. Mas o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Primeiro veio a vida de merda, ou primeiro veio esse pensamento que a idolatra é legal e aí por isso ele tem uma vida de merda? Tipo, se o cara já tá nessa de buscar ídolos e não tá olhando para si mesmo para buscar se admirar, a pessoa não vai... Por quê? para você... Querer se admirar, primeiro você tem que ter uma autocrítica do, de quem você é. De o que você você Mas, mas ninguém, mundo. mas desde quando o, o fã tem autocrítica, Monarque? É que ele deveria ter se ele não, quiser. Eu deveria, ver, eu, também, eu também, eu também deveria sair com um monte de mulheres maravilhosas que eu quero sair, não consigo. Óbvio. É só pagar. Não, não. não. É, é, então, o que, que acontece? É, é, é, Para o pro, pro fã idiota... Ele nem tá pensando nisso, cara. A, vi a vida do cara é a da. da, da, da sei lá de, quem, de qual for retardado que seja. A vida dele só faz sentido quando ele devota essa idolatria e na esperança de que o ídolo dele note a existência. Por isso, por exemplo, que eu, eu raramente eu respondo a quem tenta me ofender nas redes sociais. Ah, isso é bom. Às vezes eu respondo para me divertir só para zoar o cara. Ah, e eu, eu, cara E eu dou muita risada cara com, com o grau de ofensa que eu recebo porque é um é, um, é uma ofensa tão tão ginásial cara é uma ofensa tão desprovida de, de, de, de argumentação que eu, eu cara eu, eu eu graças a Deus eu tenho vários momentos de diversão na minha vida apesar de eu ter, de eu ter um, uma uma agenda de trabalhos muito intensa mas assim... Eu, eu, eu, e um desses momentos de alegria que eu tenho na vida é quando eu recebo ofensa na rede social, cara. É um negócio sensacional. Por quê? Um dos motivos, por quê? Porque algo que eu fiz, ou algo que eu falei, cara, fez um débil mental sair daquela zona de conforto, aquele cobertorzinho emocional. Não, é verdade. E ele falou, cara, não, esse cara é... Um... Você tá entendendo? O cara, eu tirei ele da... E o, e o pessoal... Você fez ele pensar, se ele tá puto com você É porque você introduziu uma informação Que o cérebro dele falou assim Uh, rolou uma incogniência na minha cabeça Vou rejeitar é... e vou atacar Mas o cara para descredibilizar quando, quando o cara Ele desconhece que é exatamente Esse o papel do crítico O papel do crítico Seja ele musical, não sei o que blá blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá O papel não é fazer Quem quer que seja O meu papel como crítico não é fazer você concordar Ou discordar de mim é eu, me tô dá... um pouco me, eu tô um pouco me lixando, se você vai. É você parar pra pensar. Quando você parou pra pensar, o meu trabalho tá feito. E outra coisa, né, cara? Minhas redes sociais são os locais mais tranquilos do mundo, porque, como eu sempre falo, é a minha tolerância à Coreia do Norte. Encheu o saco, Bloco? Não! Tentou encher o saco, Kim Jong-un. Bom, Bloco, acabou. Pode crer. Ah, funciona. Esse negócio de. Tem uns caras que ficam só enchendo o saco. E, e tem uns caras que querem. Tipo, você fez um post no Twitter que pegou muitos likes. Aí ele vai lá encher o saco só porque ele sabe que o post está sendo muito visto. Sim. E aí ele quer aparecer. Ele Exa... nem se odeia de verdade. Não, ele só é... quer ele... o seu minutinho de. É, eu... O seu minutinho de atenção. É. Ele quer. Ele... Porque aí quando você responde, ele, ele se sente. Eu existo. Deus, o cara me, o cara me notou Eu o cara me notou <risos> Sim. você pode ver por exemplo você vai nas, nas redes nas redes sociais por exemplo tem uns, uns, uns debiloides que eles fazem listas de pessoas conhecidas que bloquearam o cara o cara faz lista. Comemora. Assim, ah, o cara comemora. comemora. Ah, eu fui bloqueado pelo lobão. Eu fui bloqueado pelo. É um badge. Um badge de honra. O cara comemora isso. Olha que vida de merda é um cara desse de tem, cara. Se essa é uma felicidade na vida dele. Pois é, bicho. <risos> o cara é comemora. O cara comemora as portas fechadas. É a mesma coisa que é o do, do, do cara colocar no currículo dele. Todas as oportunidades de emprego, ou melhor, todos os locais que ele foi despedido. Uhum. se assim, ó. Ó, eu fui um chatão com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, viu? Como não, eu, fui um eu sou um chatão pra caralho. Eu, eu sou <risos> um profissional qualificado para sua empresa. Eu fui despedido da empresa A, fui mandado embora da empresa C. Fui. É. É isso que a gente tem hoje. Eu sinto que a juventude não tem uma <coughs> preocupação com carreira realmente, assim. Tem ah, adultos é. que não tem essa preocupação com carreira. Adultos. Por isso que eu tô falando, cara, que a gente tem pelo menos duas gerações de adultos completamente infantilizados. E eles estão votando aí, né? Mas é. Pois é, é triste, é triste. Você. É bom. A gente tá ficando muito nesse num, num negócio depressivo. O Rock in Rio foi legal. Foi legal ou não foi legal? Foi legal só se for pra você. Eu não fui, eu não sei, eu não vejo. Cara, não eu foi não sou, pra eu você, só... foi legal. É uma merda o Rock in Rio? É mó, mó bonito os palcos, cara. Pô, a Anitta tá lá, cara. Puta, <risos> positivamente você não assistiu, né, cara? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês: Rock in Rio sempre vai ter atrações pro meu gosto. Sempre vai ter. Não importa se é rock, não importa se é pop, não importa se é o raio que o parto. Por quê? Porque eu sou um cara filho do rádio dos anos 60, dos anos 70 quando você não tinha FM. As rádios eram AM. E a programação das rádios era diversificada a tal ponto de que você tinha, por exemplo, num bloco, você ouvia Gilberto Gil, Led Zeppelin, uh, Roberto Carlos e Bibi King. Interessante. Então, toda a minha infância, toda a minha adolescência, assim como todo mundo, você, você carrega pro resto da sua vida... Isso é uma verdade que muita gente vai achar dolorida, mas estou um pouco me lixando para você estar tá achando. O que você é como adulto é o que você foi quando criança e quando adolescência. E você vai levar isso até o final da sua vida. Se você vai mascarar isso por conta de família, por conta de emprego, o problema é seu. Mas assim, você é o que você foi. Então, musicalmente falando eu sou um filho do rádio. Então, assim, desde moleque, eu aprendi a gostar de vários tipos de música. Então, hoje, eu ouço de black metal norueguês com a cruz invertida até samba dos anos 70. O verdadeiro samba, não pagode. O verdadeiro samba. Então, o Rock in Rio, que nunca foi um festival de rock, que, inclusive, cara, é impressionante, cara, todo, toda edição... Eu fico falando, pessoal, parem com esse mimimi, cara, de ficar reclamando. Ah, eu era. Rock in Rio não tem rock. Isso rock... sempre rola, isso é verdade. O Rock in Rio nunca foi um festival de rock. Pô, o primeiro Rock in Rio, que teve lá Queen, Iron Maiden, esse disciplino, também teve o Ivan Lins, também teve o Jorge Benson, também teve o B52. Pô! Então para de reclamar! Mas isso aí é, é, é, é, é, é, é, é roqueiro, esses metaleiros... Metaleiro mesmo, não é headbanger, é metaleiro mesmo. Esses roqueiros burros que ficam tomando cerveja quente em copo de plástico na porta do show e não entra no show. <risos> então, é, o Rock in Rio sempre vai ter alguma coisa que vai me agradar. Como esse último que teve. Agora, você está me, tá me perguntando se, se o festival foi bom? Não, o festival foi uma merda. Mas ali aconteceram atrações... Que me, que, me, que me chamaram a atenção, que, que, que, que, que, coisas que eu curto. O que, que foi o bom do Rock in Rio, então? Vamos ficar positivo por enquanto. Ok. Para mim, o que foi bom do Iron... O que foi muito bom? Iron Maiden foi muito bom. Green Day foi muito bom. Living Color com Steve Vai foi muito bom. Por incrível que pareça, a Demi Lovato fez um show legal. É mesmo, ela é ex-Disney, né? Essa é, mídia? por incrível que pareça, eu achei... o pessoal ficou indignado comigo. Qual você fala que a é Demi Lovato... Desculpa, eu não, eu, eu não discuto com fatos. Por que, que foi bom o show dela? Assim, que que foi, bom, foi bom porque a Demi Lovato, hoje, ela, ela retomou, uh, um, um, de uma maneira até muito mais radical, o tipo de sonoridade que ela fazia nos primeiros discos, que era rock pop. Rock pop bobinho, mas era engraçadinho, né? Não era para mim, mas era bem feitinho. Depois ela, ela, ela entrou numa numa seara pop, tentaram colocar ela no no mercado pop <coughs> para competir com um, com outras com outras cantoras e, e, e ela passou por uma série de problemas pessoais e agora ela retomou com ela retornou com um disco chamado uh, Holy Fuck que é um disco que é um disco que tem lá seus bons momentos eu até fiz um vídeo as pessoas ficaram indignadas como você fez um vídeo elogiando música da, da, da Demi Lovato? Sim, cara, eu ouvi o disco, tem música que eu achei legal, tem outras músicas que eu não achei. E eu explico o porquê em cada uma delas. As pessoas que acham que já te entenderam e sabem tudo é, que você vai gostar é, ou não. É, é, a pois a é, é, que é que bobagem. Tempo, e assim, e na hora que ela chegou no, no, pra fazer a turnê desse disco, ela montou uma banda só com garotas, e uma banda com som mais pesado do que o usual dela, e ela resgatou as músicas da fase pop dela, ela tocou tudo com um anjo mais pesado. E ficou muito bom. E eu não sou aquele cara que fica jogando pra galera. Tipo, ah, oh, eu adorei isso, mas vai pegar mal eu falar isso. Então uhum. eu vou... Não, cara. Isso é legal. Não. Da mesma forma como eu conheço muita gente que detesta o trabalho de certos artistas, mas que não tem coragem de dizer isso publicamente. Ah, hoje em dia, se você falar mal da Anitta, meu, você vai ter o. Cara. O exército de militantes brasileiros para primeiro. Da o, o prime... atacar. Você não O primeiro, o primeiro é, é, vídeo que eu fiz no meu canal, mais ou menos, acho que uns três anos atrás. O primeiro vídeo, a... não, eu sou em 2022? Três, três ou quatro anos atrás. O primeiro vídeo já, veio, já era. A carreira internacional da Anitta é uma farsa. Naquela época. Pode crer. Então, obviamente que mas infelizmente muitos colegas muita gente na imprensa tem medo de expor a sua opinião verdadeira por, e com me... razão. por medo do por medo do por medo do cancelamento se fode Portas se fecham pra você. Cada um arca com as consequências das suas eu atitudes. Sei, é o sim. que a gente tá falando desde o começo dessa, dessa porra desse papo aqui. Sim, sim, eu concordo pra você. É. E tem certas consequências que vale a pena arcar. Ai que... Tá dormindo, ai. <risos> Pode me pra ele Não, tá dormindo, tá dormindo. Você quer mais um café, cara? Uh, quero. Você faz mais um café ali, Coca? Ah, caralho, é um café, porra, cara. Porra, bicho, não é um... você não <risos> sabe fazer o um café, bicho. Um café, aí, porra, aí, mas cara. você tem um cérebro, caralho. Porra. Ah, qualquer um, meu, isso aí é, isso aí é tudo corzinha diferente, sabor é a mesma coisa. Você acredita que tá bebendo um café diferente, cara? Então, é, é, várias atrações foram legal. o cara, Silo Green fez um show muito divertido, um tributo ao James Brown e ao funk antigo, uh, foi, teve muita coisa divertida. Agora, teve muita coisa ruim e infelizmente, <coughs> infelizmente, e eu falo infelizmente com a boca cheia, está disseminado no show business o playback pode crer assim o, o, o mini vanille antigamente não sei se você sabe quem é mini vanille ah também né você sabe quem é mini vanille né então o mini vanille por exemplo hoje seria aceito tranquilamente por quê cara porque hoje todo mundo e não é só cantando não tem banda tocando com vs vs é virtual studio uhum. em que você toca tudo já pré gravado Cara, o show do Coldplay, lá das pulseirinhas coloridas Foi 90% em playback as pessoas, as pessoas se importaram? Não, Não as estão pessoas cagando. sequer perceberam estão pela experiência. Porque tá todo mundo preocupado em chacoalhar <risos> o bracinho para cima com a pulseirinha colorida Sim Então isso está disseminado no showbiz Por que, que isso está acontecendo? É mais fácil de apresentar o show com playback? Claro que é Claro então é é. Isso, é pela Tá isso, Tá tudo pronto. Ah, sim, você não tem que cantar você bem. Vai, não, você, você... E outro, você fica com o teu microfone aberto, você pode optar em fazer a dublagem pura e simples, você pode optar em cantar por cima do playback, que é uma farsa também, e você pode simplesmente cagar. cagar. Ficar dançando é, pra caralho exatamente. enquanto tá cara, tudo... Teve umas atuações de pop aí, pelo amor de Deus, cara. O show, por exemplo, da Dua Lipa, que é uma artista... Que eu gosto dos discos da Dua Lipa. Cara, o, disco foi uma o show foi uma vergonha. Ela, ela, inclusive, ela pediu pra produção do, do, do, lá do festival, que é ligada à Globo, pediu pra atrasar a transmissão em meia hora. Como assim, cara? Ah, então, enquanto ela tá... É tá ela, ela é muito famosa. Enquanto ela tá, apre ela tá apresentando... Cara, ela foi um dos maiores cachês do festival. Sim, sim, eu sei que ela, eu sei que ela é muito absurdo. famosa. Eu tô falando sério. É... Ela pediu, ela pediu, quer dizer, pediu, ela ordenou e o pessoal baixou a cabeça. Deu pedido de estrela. Não, falou, não, o, o, o, o que vai pra internet para pra televisão é meia hora depois do que eu toquei. Por quê, cara? Porque ali na, na pós-produção tudo era meio acertado. Entendi. Tudo era meio, ah, não, vamos escolher essa câmera, não. Ah, puta, teve uma desafinaçãozinha aqui, vamos lá uma corrigida. Faz sentido. Ela tá sendo bem comercial, né? Inteligente da parte dela, você não pode negar isso. uma é burrice total, cara. É que ela sabe que né, o impacto da TV vai ser muito grande, ela quer que esteja perfeito, pô. Cara, a partir do momento que você sobe no palco, isso pode ser na música, no teatro, no cacete a quatro. A partir do momento que você sobe no palco, você tem que entregar a tua arte genuína. Porque senão você é uma farsa. Ah, mas todo mundo é uma farsa, então, hoje em é dia. Uma é uma farsa, É tudo produzido. É, é, você é... fala que a, ca a carreira da Anitta internacionalmente é uma farsa. Eu entendo por que você está falando. Porque ela tem muito dinheiro e ela tem muito contato. E ela faz parte de uma elite intelectual. Ela não, ela não é questão de... Mim não intelectual, com... mas ideológica. Não, não né? ela não é muito contato, cara. Ela, ela, ela, contato, ela, ela contratou ela empresas é... de gerenciamento de carreira nos Estados Unidos. Sim. Ela paga para isso. Sim, sim. Ela tá errada? Não. Não, não. Tá certa, porque todo mundo tá, é, hoje, faz se isso. Você quiser ser o grande problema, ô oh, meu bem, muito obrigado, viu meu bem. É, oh, oh, ela, ela tá errada em fazer isso, não. O problema é, é, é o produto que ela entrega. Esse, esse, esse é o problema. Sim, sim, sim. Porque o que você pa parar com esse romantismo de que ah, eu tenho uma banda maravilhosa e ninguém descobre o meu som? Não, meu amigo. Se você não gastar dinheiro investindo, é hoje em dia, não vai acontecer absolutamente nada. Inclusive, na internet está ficando cada vez mais assim, né? Se você não paga um ads ali no YouTube, você, você, não, você não tem tratamento preferencial. Eu, Dep eu... Depende para o que você quer. Eu, por exemplo, eu me, eu me orgulho muito da, da quantidade de, de, de tráfego de, de tráfico orgânico, orgânico que eu tenho. Sim, sim. Eu, inclusive, acabei de, de, de fechar um negócio agora muito legal por conta disso. Então, assim, eu me orgulho muito, é, é, me orgulho muito do engajamento. Que eu tenho, porque é muito fácil você, você desmascarar isso aí, bicho. A, a, a pessoa tem 4 milhões de views e 25 comentários? É esquisito, é. Você fala assim, ah, tem dinheiro aí, ah, né? Tem dinheiro rolando aí. Aí, aí tem o um lance, você sabe disso, tem o um lance das fazendas, de, de lá. Cara, eu, eu, eu recebo oferta de empresas para incrementar o... o, o você quer ganhar mais não sei quantos seguidores no Instagram? É tanto por seguidor. Bicho, cada eu seguidor. denuncio todas. Eu denuncio todas, cara. Porque se você não denunciar isso, é um tipo de negócio que, vai, que já se propagou sem controle. Sim, sim. Sem controle. Não, e é por isso que o orgânico vale mais, né? De claro. Verdade, né? Pô. E é, e é mais difícil de alcançar, porque não dá pra você pagar alguém pra gostar de você. Ou a pessoa ela gosta de você, ou ela não gosta de você. Não há dinheiro no mundo que você vai... Caramba, tua mulher caprichou aqui na quantidade de copo de leite aqui, hein? <risos> Essa senhora, eu vou ficar até amanhã tomando esse copo. <risos> é, não precisa tomar também, eu ficar. Ah, ô, ô eu Não faço desfeita, amigo. Ah, tá bom, tá bom. Você, tem, você é cheio de... Da, da, da... É... Eu, fui, eu fui educado assim. Entendi. Eu fui educa... Você tinha os pais fui... rígidos, severos? Não, não, não. Eu tinha, eu tinha, eu tinha uma mãe maravilhosa. Dona Irene! Beijinho. Minha mãe me ensinou valores que hoje são considerados como obsoletos. Eu, eu fui educado para valorizar. Por favor, obrigado, com licença... A ah, não entrar na casa dos outros sem permissão, ah, por isso que eu, eu, a gente estava conversando aqui antes: pô, pode falar palavrão? Palavra? Cara, <risos> né? cara me enchendo o saco aqui. É, <risos> ah, claro que pode, isso aqui é Cara, mas não, pode, não precisa nem perguntar. Não, preciso sim. Eu estou na casa de alguém, eu estou no local de trabalho de alguém, cara. Eu tenho que submeter às regras de onde eu estou, por uma questão de educação. Você me faz me sentir muito mal educado, cara. Ah, isso é problema seu. <risos> isso, é problema, isso é problema seu, bicho. Eu tô um pouco me lixando. Não, você é um gentleman, cara. Isso é positivo pra você. Eu que sou um maluco. E, com... e sabe, não, você sabe o que é engraçado, cara? Que as pessoas... Você pessoas falam, como é grosseiro. Como ela é não sei o quê, babá, blá, é, Hoje em dia... Quando você tem uma opinião veemente a respeito de qualquer coisa você é considerado grosseiro. Então, no meu caso, ok. E as pessoas reclamam que eu sou grosseiro, cara, porque elas não sabem que as respostas muito mal-humoradas que eu dou para alguém é porque essa pessoa já me encheu o saco. Então, quando você quer... Isso é uma regra básica que minha mãe também me ensinou. Se você quer respeito... Respeite antes. Porque aí você vai receber esse respeito de volta. É, não nesse então, lugar. por exemplo, por exemplo, vou te dar um exemplo plá, prático disso tudo. E, e o exemplo, inclusive, de como eu sou, é, é, é, minha tolerância é Coreia do Norte. Eu frequentemente eu recebo uh, uh, no Twitter, nas redes sociais, uma, alguém que eu não conheço, escreve para mim aí, Faz uma matéria aí sobre o monarque. Eu respondo. Quando eu respondo, não sou seu empregado. Quando eu estou de bom humor. Quando eu estou de muitíssimo bom humor, eu respondo. Faltam duas palavras. Que é por favor. Não, res não, não, não, uh, uh, uh, não respeitou esses quesitos? Bloco. Pode crer. Acabou! Não norte. tem, não, não tem. Ah, mamãe, eu só... Pip. Acabou. Sim, sim. Eu não ligo nem um pouco da, do, do jeito que você é sincero e autêntico. Pra mim, na verdade, é mais um ponto positivo do que negativo, de qualquer, de, de qualquer forma. Eu tô de saco cheio, cara, na real. Eu tô de saco cheio de pessoas perfeitas, de pessoas bonitinhas e boazinhas, que... O, porra... O mundo, o mundo, o mundo real durante a pandemia que a gente está vivendo logo do começo algumas pessoas muito queridas do meu meu círculo de amizade falavam pô cara essa essa pandemia ela vai ela vai fazer com que as pessoas se ajudem elas vai fazer com que as pessoas saiam melhores eu falava não cara esse momento de pandemia baseado na crescente hora que eu vi tá minha, minha manga está meio amassada mas foda também. Tá. Baseado na crescente imbecilização que a gente tem, quando nós sairmos da pandemia, e nós ainda não saímos... Por que não? Porque continua morrendo gente, cara. Ah, Vai ir pra sempre, né? Morre não, gente, é cara. Mesmo. Não, peraí, peraí, peraí. Pera. Não, peraí. Pera quando você lê no jornal... Eu lê no jornal, até eu... pai, eu entreguei minha idade agora. Né? <risos> quando você lê a, a média de... de... Convide é a mais baixa desde que surgiu É a mais baixa Aí você clica na notícia Porque hoje todo mundo só lê a manchete Você clica na notícia A notícia está falando assim Cara, ontem morreram 38 pessoas Cara Se morreram 38 pessoas De uma doença Nós ainda estamos na pandemia O que acontece é que as pessoas Minimizaram a morte das pessoas ah, eu vou descontar ah, de você aí, né, ah, cara? Mas, ah, mas a pandemia acabou agora, porque antes morria 3 mil, agora tá morrendo só 700. Tá tudo em ordem. Como tá tudo em ordem, cara? Mas é que, tipo, o Covid sempre vai matar. A não ser que a gente invente uma vacina que imunize as pessoas... Mas a, a, a vacina... A, a gripe a... mata também. Tá, cara, mas você não pode minimizar isso. Você não pode dizer que a tua vida voltou ao normal... É que voltou, né? Não, cara. Voltou pra você. Voltou. Que é decerebrado. De, de, de pra não tá mim, falando. não, cara. Se, se, eu tô num, se eu tô num mundo onde ontem morreram 40 pessoas de uma doença... Cara, desculpa, a gente não voltou na normalidade. Mas ah, mas morreu 40 isso. pessoas de gripe. Então, cara, se você também teve 40 pessoas morrendo de gripe, então você tem outro problema de saúde. Mas o mundo é isso, cara pessoas morrem porra então esse eu, então, que as pessoas morrem eu sei né Caramba, é um monarca porra, mas caceta porra, caralho. não cara mas você não pode minimizar isso não, não é minimizar é você não é não, minimizar eu acho que é ah, eu vou deixar é hiperbolizar e... querer que a, a gente fique nessa noção que estamos numa pandemia, porque tem algumas pessoas morrendo de doença. Pessoas morrendo de doença? Meu, acontece. Não, mas beço... Sempre acontece. pelo porra. amor de Deus, cara. Eu não morrer... pode ficar bintolado de... na pandemia pra sempre. Monarque, tá? pelo amor de Deus, pessoas morrendo de doença, é óbvio que vai ter caceta. Então, mano... Mas você não pode minimizar isso. Você não pode dizer que uma, mas uma fala pandemia. Mas a gente não está em pandemia. É mas a pandemia isso? acabou porque. A pandemia acaba, bicho, quando ninguém morre disso. Então nunca vai acabar. E aí é outro problema. Bom, caralho, não dá eu, pra viver. Eu, por exemplo, eu tô aqui sem máscara. A palavra pandemia tá perdendo o exemplo Eu, por exemplo, eu tô aqui. Eu só, eu, por que, que eu tô fazendo sem máscara? Por quê? Porque eu já tomei as quatro doses, eu me besuntei com álcool no, no meu carro antes de entrar aqui, passei álcool antes de chegar aqui e, e vou sair passar álcool quando eu sair daqui. O que acontece, cara, é que essa, essa desculpa de ah, mas todo mundo morre de ataque do coração, todo mundo... Cara, a gente não... Você, isso, isso ainda é ainda pior, cara, porque você está banalizando a morte. Ou banalizando a palavra pandemia, né? Não, cara, você está banalizando a morte. Se você é insensível. Então a gente sempre se, se em você pandemia, Se em toda a você é insensível não é a ser ponto. Insensível, cara. Se você é insensível a ponto de dizer, não, cara, pandemia acabou, ontem só morreram 38 pessoas. Desculpa, cara, isso aí é um tipo de pensamento que eu não, não tenho não. o menor respeito. Tudo bem, tudo bem. É, bom, eu, eu discordo de você. Acho tudo que a gente bem, tem okay. que. Não, Nós somos... A gente tá aqui, é? tá aqui para conversar, não é para concordar e discordar. Claro, claro, claro. É que eu, eu tenho, tipo. Sabe o que, que eu tenho medo? Eu tenho medo porque esse negócio da pandemia tá sendo usado como arma política, ou foi usado muito como arma política, para pessoas colocarem uh, mudanças políticas acontecendo na sociedade em prol de, tipo, é, pandemia isso tem que acontecer. Por exemplo, quando houve os lockdowns. Hum. Os lockdowns já tem estudos até da ONU dizendo que não foram muito eficientes em espalhar que impedir que a doença se espalhasse. Que estudos da ONU? Tem estudo. Tem procura... Você está de brincadeira, é o, sério, o tem que estudo da ONU que dizendo. Muito pelo contrário, a ONU preconizou o lockdown justamente para poder minimizar os efeitos da coisa. Cara, esse papo de. Ah, tem estudos de não sei o quê, babá Desculpa, cara, eu não acredito em estudos de WhatsApp. Tá bom. Então, jamais que existe um documento oficial da ONU dizendo que o lockdown era uma bobagem. Que isso, cara? Cara, uma coisa que a gente precisa Mas entender... Mas se tivesse? Você estaria disposto a, a reconhecer essa realidade? Assim, Bicho, quem assim... sabe da minha saúde sou eu. Mas não é... Então falando da sua saúde, porra. Quem sabe da minha saúde sou eu. Claro. Então se você tem... Ah, você tem estudos, disso sei o que, que o lockdown vai provocar a queda na economia, não aqui Bicho, eu tô um pouco me lixando pra economia, quando você tem vidas em jogo. Mas a economia é vidas também, né? Não, cara. Não? Primeiro, não, primeiro você vê a sobrevivência. Porque se você não tem a sobrevivência, você não tem economia, caceta. Mas, não, mas, tipo, eu entendo, concordo. Se tá todo entendendo? mundo fosse ah, momento de Covid, o, isso o, seria uma o, verdade. O, o, o, um monte, um monte de, de, de gente abjeta no começo da, da, da pandemia falou, não, cara, não pode fechar. Imagina, como vai, os negócios vão... Bicho, o que é que tá pensando em negócios, cara, quando você tem 4 mil, 5 mil pessoas morrendo uh, uh, uh, uh, por dia? É uma, é uma inversão de prioridades, cara. Eu, eu, Regis Tadeu, eu, priori, eu priorizo a vida mas... e não negócios. Porque se você não tem vida, você não tem negócios, caceta. Mas, por exemplo. Você não tem clientes. Ah, Morreu, tá. Morreram os seus. Calma. Não, não, não, eu sou assim mesmo. Tá, relaxa. tá, entendi. É, é, eu sou assim mesmo. Eu sou escorpião, pô. <risos> eu não acredito em Ourócio, mas eu sou escorpião. É... Se, você, se você não tem clientes, se os seus clientes morreram, você não tem negócio. Eu entendo, mas, por exemplo, para muitas pessoas não ter negócio é não ter o que comer. Né? Mas, cara, a gente tá no meio de uma pandemia. Mas cara. elas não vão comer, elas morrem também, né? Aí, e aí você fala, mas aí eu posso usar o teu argumento. É, mas eles vão morrer mesmo de qualquer jeito. Você percebe como o negócio inverte? mas não funciona porque é, eles estão doentes, é, né? É, Quem está fazendo vocês é, é, morrerem mas, é o Estado. Mas, mas é o que as pessoas estão falando? Ah, vai morrer de qualquer jeito mesmo, então tudo bem. Não, cara. Então não. tá. Bichô, o que, assim, que a gente deveria fazer para impedir, para lutar contra essa pandemia que a gente está vivendo hoje? Assim é tipo, o que mais a gente poderia fazer? Acho que o tipo, que, que mais? Não há mais o que fazer. A, a, a, o que o que a gente precisa fazer agora é se criar uma vacina. Que, que tenha 100% de imunização. Seria bom, seria bom. Mas uma vacina que dura 100, que, que, que tenha 100% de, humani, de, de, de imunização... Talvez nem ela, seja possível. Ela demora anos para surgir. Quando surge? Sim. E a gente estava vivendo uma época de exceção. Então, é por isso que a pessoa fala, ah, eu não quero não quero tomar a vacina, não sei o quê. É problema teu, cara. Agora, se você não quer tomar a sua vacina e você vai contaminar alguém, aí já é problema de todo mundo. Então, o que é óbvio que vai ser maravilhoso. É que você tomar a vacina não impede de você pegar, né? Você não. pode tomar a vacina e contaminar alguém, né? Não, você. O, o, a, quando você toma a vacina, você diminui o risco de tudo. De contaminar os outros também? Você diminui. Claro! Ah, não sei, eu não sou estudado nesse claro, debate. Claro, você diminui. Você, você diminui o risco. Por isso que você deveria te estudar antes de falar essas bobagens. É, você, é, você diminui os riscos de tudo. Você diminui o risco de morrer, você diminui o risco de, de, de ir para o hospital, passar mal para cacete, e só quem foi entubado sabe o que, que é, e você diminui o risco de contaminar as outras pessoas. É 100%? Não, cara, porque a vacina ela foi é, feita em caráter emergencial e salvou um monte de vidas. Agora, daqui para frente, o que, que a gente tem que fazer? Eu, eu sei da minha saúde, eu tenho que me continuar me precavendo, eu, tenho, eu, eu passei em colme, eu não peguei nada, não peguei nada. Então eu, eu tenho o meu protocolo, vou continuar usando o meu protocolo claro. até eu achar que eu devo parar. Ah, sim, mas eu acho que no, no quesito da sua vida individual você faz o que você quiser. Tipo, o problema desde é... que eu também não prejudique quem está comigo. Sim. Não é só eu me preocupar comigo. Não é a questão de você ser egoísta. Ah, eu, eu, eu tô bem e dane-se o resto. Não, cara. Você precisa se preocupar com você e você precisa se preocupar. Se, você, se essa atitude egoísta não está fazendo mal para alguém? Qual, Porque qual, se tiver de não tomar vacina, por exemplo. Hã? A, a atitude egoísta de não tomar vacina? É. Ah, claro. Eu acho que tem que tomar vacina. Bom, é. Então a gente concorda, caceta? Não, não. Eu só não concordo. Eu só, eu só. Você precisava montar uma barraquinha de pastel aqui, viu, bicho? Putz, pior que de vez em quando tem uns bolos. Você aqui. devia, de, de, de, de, você botar uma barraquinha de pastel aqui, pô, bicho. O <risos> café, café pastel, cal... hum, de cal... caldinho de cana. Você tá entendendo? Então assim, e, e, e então o que que é tudo isso que a gente tá conversando, Monarque, É exatamente o reflexo do mundo imbecilizado que a gente vive. Tudo, em todos os aspectos. Sim, sim. É que, eu, é que eu acho que tem questões que são mais... Tipo, não é tão simples assim, entendeu? Nada é, é simples. É, é, é, é, é, o monarca O, é o monarque, monarque, o ato de tomar um café com leite não é simples. Você é mais precisa, simples que a pandemia. Você precisa, não, sim, mas ele não é simples. Porque se você não misturar o café no leite, não colocar... No, nada é simples. Sim, sim. Nada simples. é simples. Então, assim, o grau de complexidade de certas coisas, ele vai depender do interesse que você tem em resolver essas coisas. Se você não tem o interesse, se você quer continuar sendo uh, uh, uh, fã do, do, do Pablo Vittar, e você não quer saber de nada de música, não, eu não quero crescer musicalmente, eu quero continuar adorando o Pablo Vittar, que é demais. Quero... Cara, problema seu. Agora, não venha me encher o saco. Não, não venha sim. tentar me encher o saco nas redes sociais. Por quê? Porque aí, obviamente, Coreia do Norte, Kim Jong-un, bloco. Tá certo. Tá Até certo. porque se cercar de gente bacana, de gente legal que vai trazer coisas boas na tua vida é qualidade de vida. Claro, claro, mas você também não pode cercar de pessoas. Que só concordo com você, né? Você tem que... Não, tem que... claro que você não. Tem que pegar as pessoas... Tanto que inclusive eu leio vários críticos musicais brasileiros e internacionais com os quais eu não concordo. Legal. Mas eu continuo lendo. Sim, sim. Porque embora eu não concorde isso me faz pensar e muitas vezes eu posso até é, é, ter um insight de, de algo, por exemplo, que eu não tinha reparado. E você fala, pô, pensando bem. E isso vale pra tudo, monarque Vale pra música, vale pra cinema Vale pra qualquer coisa. Ai que... E como que tá o cenário dos críticos brasileiros? Tá legal? Tem bastante não, não crítico bom? Não, tem, é não pouco existe. Crítico, fala um crítico aí que você, que você acha que... Você não precisa concordar com ele, mas você acha que ele, porra, é um cara que te faz pensar, pelo menos. Olha, olha. Eu, eu, por exemplo... É... Sérgio Martins, que trabalhava na Veja, é um crítico brilhante. Muitas vezes não concordo com o que ele, com o que ele eh, fala, muitas vezes não concordo com o próprio gosto musical dele, mas Sérgio Martins é um cara brilhante. Me faz pensar. Uh, José Flávio Júnior, que foi crítico da... Ai, ah, meu Deus, da Mone... Não, Mone... não era Moneira... Ai, ah, meu Deus... Ele trabalhou na BIS, ele foi ele foi uh, editor da Bravo, era uma revista que tinha, muito legal. O José Flávio Júnior é um cara que quase nunca eu concordo com o que ele fala, com o que ele escreve, mas eu estou sempre lendo. Pelo menos você vê que tem uma linha de raciocínio pelo que ele está falando ali. André Forastieri, que é um cara absolutamente polêmico, que também fala um monte de coisa com a qual eu não concordo, mas eu estou sempre lendo. <coughs> Mesma coisa André Barcinski São caras que... Mesmo eu não concordando com eles, eles sempre vão me, me, me trazer algo que eu não, não tinha sacado. Eu posso até receber essa informação de que eu não tinha sacado. Eu posso até gostar ou não do que eu não tinha sacado. Mas eu não tinha sacado. Então, esse é o, é o grande lance. E, e novos talentos? A gente só. Eu, eu confesso que o que aparece para mim é só o popo, como que você fala? Os popularzinhos. Popularesco. Popularesco. É só o que aparece para mim. Eu, é, Monarque É quem é popularesco. Os caras que, é, que podem ser um talento, uma joia realmente não descoberta, eu sei, eu sei que você disse que isso não existe, que tem que pagar, mas tem pessoas com talentos, né? E eu acho que um trabalho do crítico é revelar pessoas também. Né? Também. Eu faço isso o tempo inteiro. Sim, eu não... Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. <coughs> Monarque. <coughs> Por incrível que possa parecer para você e para quem está nos assistindo, a gente vive hoje um dos momentos mais férteis da história da música brasileira. Só que ninguém sabe disso. Porque nada disso que eu julgo ser um trabalho de, de, de qualidade, de, de ser um trabalho coisa, nada disso chega no mainstream. Então, hoje, se você depender exclusivamente de grandes portais de comunicação, tipo o UOL. Você pensa que eu não vou dar nome? Tipo o UOL. Se você depender de notícias de redes sociais, de gente pseudo-famosa, de gente pseudo-celebridade, não sei o que, você jamais vai ter contato com essa música brasileira que eu tô falando. O underground hoje você tem pelo menos dois undergrounds você tem o underground underground que é que são aqueles nomes que já deixaram o amadorismo há muito tempo mas que ainda não atingiram o underground por exemplo vou dar um exemplo do circuito do Sesc, por exemplo que é um circuito underground muito bem trabalhado mas é um circuito underground antes da pandemia eu tinha uma, uma, uma sessão no meu, no meu site e tinha também uma sessão que eu, eu, eu, foi, eu tinha criado lá no Yahoo, quando eu trabalhava lá. Chamava Show é Fria, em que eu dava dicas de shows que as pessoas deveriam prestar atenção, deveriam assistir. E dava dicas de shows que as pessoas não deveriam nem sair de casa. Bom, economizava um tempo de uma galera aí. Não. Desde que a pessoa soubesse, eh, tivesse o livre-arbítrio de chegar e falar, pô, o que o resto tá falando? O resto tá falando tão mal desse cara, deixa eu ver se é legal. Aí ele vai lá, puta, realmente é tá uma merda. Ou, não, é legal. Ah, eu acho o Tiaguinho maravilhoso, vou sair de casa pra esse show do Tiaguinho. Né? Meu Deus do céu. Então, o que que acontece? E eu tinha semanalmente um monte de shows que eu indicava de artistas que eram só fazer esse circuito do Sesc, que eu espero muito que volte, né? Tá Parou, tá vol Não, tá, tá voltando, tá voltando agora. Mas enfim, então se você não tivesse contato com isso, meu amigo, se você for, se for esperar o que, o que aparece na televisão, seja na TV aberta ou nos canais a cabo, ou nos grandes portais, você tá perdido, você vai achar que a música brasileira morreu. Ah, o rock morreu, não sei o que. Cara, estão tentando matar o rock desde que o Elvis apareceu na televisão rebolando. Eu falo isso o tempo inteiro, e as pessoas não entendem. Você tá entendendo? Então, se você ficar dependendo disso, você vai achar que a música brasileira morreu. E na verdade não. O que acontece é que o mainstream hoje é dominado aí pelas, por essas Ludmilas. É, tem dinheiro e tem uma batata por... ideológica. Não, por e não trás. há problema de ter dinheiro, Monarque. Você está investindo na carreira. O problema é você investir na sua carreira e entregar algo medonho. Você pega essas duplas sertanejas, por exemplo. Pessoal que fica, com, que, que, que fica com nojinho quando a bota fica suja de barro. Está fugindo eu, eu, da raiz máxima. Né? Não, o pessoal que só chega perto do, do, do cavalo quando vai andar de carrossel. Então, o que, que acontece? Se você ficar só nessa des, dependência do mainstream, ferrou. Você vai achar que a música brasileira morreu. E na verdade, não. Agora, aí a gente volta àquilo que a gente está falando. A internet deixou as pessoas preguiçosas. Elas não querem mais procurar. Elas querem que apareça na frente dela. É, eu, eu quero entrar no TikTok e ver qual é a, qual é a dancinha do dia. Isso é verdade. Eu, eu, tenho, eu vejo isso aqui pelo Rumble. Assim, tipo, eu tô no Rumble. Eu quero que as pessoas assistam no Rumble. Porque, porra, é quem me forneceu uma sobrevida depois do cancelamento. Mas as pessoas simplesmente não estão confortáveis demais assistindo o YouTube que é uma empresa que está censurando um monte de gente, que está deletando canais de opiniões, está excluindo pessoas por quesitos de ideologia, mas eles estão nem aí. Eles preferem só, tipo, ah, isso está acontecendo, mas foda-se, é mais cômodo. Eu quero só o um mais cômodo. Então, eu entendo, eu entendo isso. E aí, então, você entende agora, porque eu sou absolutamente pessimista com o futuro da humanidade. Porque as pessoas estão confortavelmente instaladas nas suas bolinhas de mediocridade. Mas rola o contra-ataque, mano rola o contra-ataque hum, acho, que, acho que tem pessoas que estão de saco cheio já dessa porra e estão falando assim mano vamos hackear o sistema vamos fazer vamos vamos conseguir vencer essa força dominante controladora não, eu, eu, eu, eu sinceramente não acredito isso acho que seria eu daria um bom enredo para filme mas não, não não não não porque mas isso já aconteceu no passado antes já tivemos revoluções já tivemos momentos onde a sociedade foi pro caralho foi pra uma ditadura ou foi pra um autoritarismo muito forte. Não, você não. não e, e houve uma. E, não, houve nada. Você vai pra uma ditadura, você só piora a tua vida, pô. ele saiu da ditadura. Então. Sa mas saiu a um custo terrível. Não, o custo vai ser terrível. Isso aí eu não nego. O que, o que, o, o, o, o, o, o que é importante é. a Nós. Nós não, você é muito novo. Eu, um, um pessoal da minha geração, que veio dos anos 60. Que, que, que, in, que viveu a ditadura a gente sabe o que é a ditadura a gente sabe o que é absolutamente é, é, é um desalento é a gente perceber que a cada dia menos pessoas se dedicam a nadar contra a corrente da mediocridade vira e mexe alguém chega para mim e fala assim Regis, você não cansa de ficar uh, uh, criticando, não sei o quê. Como se eu fizesse, como se eu fizesse isso o tempo inteiro. E, for, e, e, é, e é curioso, assim, porque se você fizer um levantamento de tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, eu elogio muito mais do que eu critico. Só que o que as pessoas guardam. É o é, negativo. É, o nega, é, a, é a crítica. Não, sim. não é nega, nem negativo, é a crítica. Sim, sim. Né? É, é a crítica. Então, assim o que é um desalento para as pessoas da minha geração nasceram nos anos 60, foram adolescentes nos anos 70, o que é um, um desalento é que a cada dia menos pessoas se dispõem a nadar contra a corrente do boom do amorismo que a gente vive hoje. É porque isso custa caro, mano. Olha o que está acontecendo no jornalismo americano. Cara, você tem jornalistas brilhantes, cara, que estão sofrendo é, é, é, é, cancelamentos pelos motivos mais absurdos do mundo. Não pode falar mais de agora. Pois é, cara. <risos> pois é, não pode. Não pode. Não mas pode, né? Acabei não pode. Falar. Não pode. Não pode. Então não é, é, chega num, momento, pô, chega num momento, chega num momento, chega num momento em que é para nós na, na, na nossa geração é um, um desalento. Não desanima. Assim, eu não eu não sinto em nenhum momento eu me sinto desanimado com o que eu faço ou com o que eu falo. Mas é um desalento você perceber que você está meio que sozinho. Você está meio que bradando. Hum, uma bandeira que não é popular. Que não é popular. Então, Inclusive que é impopular. Mas não tem problema, não tem problema. Eu, assim, eu não, não abaixo a cabeça, não me ajoelho e vou continuar fazendo o trabalho que eu julgo ser necessário dentro da minha sinceridade e da minha ética, que é, mais uma vez, eu repito, inegociável. Pode crer. Você falou que você viveu a ditadura, cara. Eu, eu não vivi a ditadura. É, eu, eu sei só o que as pessoas me contam e o que tá na... escrito aí na internet. É, qual que era a parte mais... Qual que era o maior medo na ditadura? Seu, assim, pessoal, assim, não falando Morrer. da galera. É você, é alguém sumir com você e você não aparecer mais. Esse era o maior Você teve, medo. É, tipo, amig amigo... Te... Só... Meu, meu pai era militar. Então você sabia das coisas, ele tava lá dentro, né? Então, o maior medo era você desaparecer. Ah, mas eu não, nunca me envolvi em confusão. Não interessa, bicho. Olhou pro lado errado, você, lado errado, se você fosse amigo de alguém que tinha alguma coisa suspeita, mesmo você não sabendo, você ia junto. Pessoas eram torturadas, pessoas eram surradas, pessoas desapareciam. Pessoas foram enterradas e até hoje não se sabe o que aconteceu. Ah, isso então, é não, então não é tem, sinistro. então não tem, não tem, ah, mas não, não, não, não tem justificativa. Ponto. Ah, sim, eu, eu acho que ditadura é. Eu sou um cara muito democrata, tá ligado? Eu gosto da democracia, apesar de achar que ela tá bem falida ultimamente. Mas eu odeio saber que tem alguém que pode só ignorar todo o meu direito, tudo que eu penso, tudo que eu sou porque ele tem o poder. E, e, esse é um sentimento que me dá ódio. Eu tenho ódio e dessa ilusão. E você tinha isso o tempo inteiro. Nos anos 60 e nos anos 70, cara. Então você não pode é, é, achar que ah, é, não, era, não era tão grave assim. Não, cara. Era grave, sim. Assim como você tem na história da civilização, você nunca tem em qualquer dessas civilizações, você nunca tem períodos de plena paz. Você não tem períodos em que paz você... Faz é uma ilusão, né? Você, claro. É, é, é, a felicidade é uma ilusão. Sim. Você pode ser feliz em certos momentos, mas ninguém é 100% feliz. cara Então, a felicidade... É claro que a felicidade ela tem que ser almejada, tem que ser... É aquilo que eu falei, você tem que trilhar a estrada. A estrada é, é a que é o bacana, não é? Mas não sei se a estrada é a estrada da felicidade. Eu não busco essa estrada de ser feliz. Eu busco, opa, de ser feliz? Claro. Mas o que é ser feliz? Ser feliz é você, na minha concepção, é você ter a consciência de que você está fazendo um bom trabalho, que você está influenciando. Positivamente as pessoas com as quais você convive, com as quais você ama, e que você pode realizar todos os seus sonhos, quaisquer que sejam. Isso é felicidade. É isso, a última ah, é né? uma ilusão, né? Cara, eu, eu, eu, eu, por exemplo, eu consegui realizar grande parte dos meus sonhos. Ah, tudo bem, mas não dão todos, né? Eu, tô, eu, tô, eu ainda estou no caminho eu ainda tô no caminho tudo bem né é que tipo essa noção que a gente vai é, é que eu eu, eu eu gosto de porque a gente você quer... ah você quer ser milionário não não quero ser milionário eu quero ter dinheiro para eu poder comprar as coisas que eu gosto as coisas que eu quero eu quero poder presentear as pessoas que eu amo as pessoas eu quero presentear eu quero poder... eu, eu adoraria ter grana suficiente para chegar e falar assim pô cara chegar para um amigo meu para uma amiga minha falar, olha lembrei de você trouxe aqui um disco incrível blá, blá, blá. Pô, seria maravilhoso isso. Então, a, a, é óbvio que cada um tem um conceito de felicidade. Para algumas pessoas, felicidade é ter poder. Que é o que acontece hoje com essa corja de políticos que a gente tem no mundo. Então, mas aí você percebe que felicidade é um termo meio coringa, que na verdade não é felicidade que as pessoas estão buscando. A sua felicidade não é a mesma que a minha. O que você busca de felicidade para sua vida não é a mesma que eu. Sim. Mas essa que é a graça da coisa. Sim, sim, mas. Como... se a gente tiver uma felicidade uniforme, bicho, pô, tá todo mundo caminhando na mesma direção. Aí não, né, cara? Não, não, sim, sim, com certeza. Ai, a minha felicidade é encontrar com a Ludmilla e eu... ah, para bicho. Por isso que eu acho que a gente não tinha que focar na, no termo felicidade, na minha opinião. Mas claro que não quero também cagar regra pra ninguém. Mas é esse negócio dos sonhos, da felicidade, a gente fica falando para o jovem assim, não. Na vida você tem você vai conquistar tudo que você quer. Você tem que ser feliz. É, esse é o caminho. Busca os seus você sonhos isso, e felicidade. Você fala isso? Você fala isso para para jovem? Não, eu não falo, mas tem muita gente que fala, entendeu? Oh, ah, lá, lá, lá. Like, like. <risos> ai, Fofo. ai, lindo. Não, eu não falo isso. Eu falo, cara. Você quer a tua felicidade? Vai, vai, vai, vai buscar. Oh, Ike, vai buscar. Ah, sim. eu vou buscar como? Não sei, cara. Se vira. Vai trabalhar. Sim. Vai ajudar as pessoas. Vai ser, vai ser uma pessoa legal. Já eu acho que sim. Eu não daria Ai a dica que... de ir buscar felicidade, tá ligado? Eu daria a dica de... Cara... Não, eu dou a dica. O que, que você quer fazer de verdade? Escolhe uma coisa que você quer muito que aconteça e uma coisa só. Não vai achando que todos os seus sonhos vão se realizar. Não, ou que, mas, pô, não mas aí também você está limitando. você tá limitando ah, Escolhe uma coisa só. Não, cara, escolhe o que você quiser. Não, tudo bem. Agora, vai, vai, vá trabalhar para isso. E quando eu falo trabalhar, não é só trabalhar profissionalmente. É trabalhar teu espírito, tua alma em busca do... Então, é, as pessoas pô. têm que ter noção que para você atingir essa suposta felicidade, você só vai atingir ela com muita dor, muito sofrimento, muita okay. angústia, muitos okay. desgastes na vida. Okay. Sua vida... Pra você ser boa, não vai ser feliz. Pessoa que tem uma vida feliz... Ah, todo dia eu tava feliz, nada, nada me incomodou. Eu não acho que isso é uma vida feliz, tá ligado? Eu acho que isso é uma vida ir, vazia ir, pra caralho não, ir, e por isso, pobre. Por isso que o conceito... Ai que... Ai que... Ai, que... Ai que... Ai que... Por isso que o conceito de felicidade ele é muito particular, cara. O sim, que... sim. A, a felicidade que eu tenho de comprar um disco que eu tô atrás há 25 anos, pra você não significa nada. Sim. Não. Né? Sim, que com certeza. É, né? aí que... Hoje Você se sente um cara feliz, cara? Eu? É, muito. Bom, muito, cara. Muito porque inclusive eu eu, eu hoje eu olho para eu olho para trás, para minha vida e eu percebo que eu nunca nunca fiz algo que eu não gostasse. Ah, isso aí. Nada. É ótima, nada, gente. desde a minha carreira como dentista, é, é, a minha entrada no jornalismo completamente acidental, é, é, a minha carreira como, como músico, uh, nada, nada, nada eu fiz contra a vontade, tá tudo ótimo. Uh, uh, sempre sentiu que tava no lugar certo. Sempre senti que tava no lugar certo, nunca teve essa coisa de, ah, puxa vida, eu não consegui alcançar isso. Não, não, cara, não. Tudo que é uma perda incrível. de tempo do caralho também, ficar assim. Tudo, tudo é incrível. Eu, eu tive a, a, a, a sorte, bênção, ou qual seja o nome que você queira dar, de nunca ter trabalhado uh, uh, uh, ou atuado ou vivido alguma coisa que eu não quisesse. Sabe, tipo, puta, me casei, me casei e... Nossa senhora, minha ex-mulher... Cara, quantas histórias, cara que eu conheço, inclusive de gente amiga, que teve a vida é, é, que ela queria interrompida por questões de ah, você tem que casar, você tem que ser pai de, você tem que ser pai de família, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que lá. As regras né, da sociedade que... Que você se submete ou não. Sim, sim. Você se submete ou não. Acho que eu... você não tem que submeter essas regras. Você quer ter filho, tenha filho. Você quer casar, casa, Mas se não quiser, é, é, é. não você faça. Não é, ninguém, é, ninguém vai poder te julgar como é. menos do porque que a pessoa se, que teve. Porque se, então. você fez, se você fez qualquer merda, a responsabilidade é sua. Sim, tá com calor, cara. Muito. Pô, liga, liga isso aí, <risos> caceta. Porra. Eu tô suando aqui. É, é... é óbvio. Agora, é, é... infelizmente, eu, eu, eu conheço muita gente, cara, que adoraria ter vivido algo que ele não, que a pessoa não conseguiu. Oh. Tava fora, tava fora, esquentando. Não, não, não. É, é, é, é. E lamento muito, cara. Lamento muito que a pessoa não tenha conseguido fazer aquilo que ela fez por puro... questões da vida, em questões geral. da vida, cara. Porque tem que ter... É uma, é uma eu, podia ter, eu, podia, eu podia ter Eu podia ter, isso, ter né? casado, cara. casado podia ter casado, ter, construído, ter constituído família, ter meus filhos, não sei o quê, bababá. A minha esposinha, não sei o quê, bababá. Que a gente vai no, na, no sábado e domingo na casa da sogra, comer aquela lasanha, mijar cruzado com o sogro no banheiro, não <risos> sei o quê, bababá. Eu poderia ter continuado apenas como dentista, que eu, a uma profissão que eu, que eu adoro até hoje. Poderia. Poderia. Mas assim, Ô, aconte... oh, Ike. Ike. Se bebeu. ele estiver incomodando, eu. Não, imagina. Pô, oh, que cuidado. Cuidado, ai que é, Poderia, mas assim, aconteceram tantas coisas legais pra mim e, e de uma maneira não planejada. Minha própria entrada no meio jornalista foi um negócio absolutamente acidental, cara. Como que rolou isso, aí? Cara, é, é... Eu, eu namorava com uma garota, isso em 1993, 1994. Era só dentista. Eu era dentista e tinha a minha, a, a minha banda. Eu tocava no Muzak, que era uma banda razoavelmente famosa da época. Inclusive, ah. a gente voltou agora em 2019, gravamos um novo disco a gente vai começar a lançar as músicas a, a logo, logo. Massa. É... E a melhor amiga da minha namorada, o namorado dela era dono de uma revista de guitarra, chamada Cover Guitarra, que só tinha tablatura e partitura. Que era pro cara ficar tocando as músicas. E ele queria alguém que Fizesse crítica de discos. E a namorada desse cara, que era a melhor amiga da minha namorada, falou assim, cara, o Regis tem 200 milhões de discos lá. Fala com ele. Então é de longa data esse negócio de você colecionar discos. Eu sei que você não é um colecionador, mas é, você é entusiasta, né? Sim sim sim, sim, sim, sim. Já? Muito tempo. É, conversa com ele. Aí ele veio conversar comigo. Eu falei, cara, eu nunca escrevi para nenhuma revista, nada, não sei o que, blá, blá, blá. Ele falou, não, por isso que eu falo, cara, e você, meu amigo, minha amiga, está assistindo a gente, ai, que lindo, ai, oh, que, viu o açúcar aí, né, ai? <risos> o que eu falo para você, monarca, e para todo mundo aqui, né, cara? as grandes mudanças na vida da gente, às vezes, estão nos detalhes mais ínfimos. Eu falei para o cara, falei, olha, eu nunca escrevi, não sei o que, não, não, vai lá manda o que você acha dos discos aí e eu publico. O cara poderia ter chegado e falado assim, ah, então tá bom, cara, se você não escreveu, então tudo bem, beleza, valeu. Poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. E aí eu escrevi, fiz lá a resenha do disco do Megadeth, era o Euthanasia, e o disco do Barão Vermelho, que era o Carne Crua. Aí tinha um outro disco do Almighty que eu não vou lembrar. Esse, olha, minha memória foi, foi pro Vinagre, 62 anos... E aí, publicou, pô, legal. E aí, ele falou assim: pô, cara, você não quer escrever todo, todo mês? Eu falei: claro, ok, beleza. Inclusive, a gente manda os discos aí, a gente vê com as gravadoras aí e tal. Não sei ah, assim, da tá. hora? Legal, rolê. Aí, no mês seguinte, caiu a, a, a matéria de capa. Eles iam fazer um, um, um, um especial de não sei quem, de uma banda, não sei o que lá, e não deu tempo de ficar prontas as partituras partitura e as tablaturas. E aí eu, o cara virou para mim e falou assim... Puta, cara, a gente não tem o que colocar na capa. Como é que nós vamos fazer? Não sei, blá, blá. Nós estamos falando numa época pré-internet. Eu virei pro cara e falei assim... Ó, oh, oh, mestre... Eu, eu, eu, eu, eu, na época, eu já comprava muita revista importada de música. Tinha umas revistas geniais, assim. Sempre é, tem mais conteúdo lá fora, né? Nessa é, visita, é. Né? é. Sempre... Se bem que aqui no Brasil a gente tinha revistas muito boas, cara. A Bis foi é uma revista incrível... Uh, uma série de outras revista pop apresenta o punk uh, rock é uma revista pop falei olha se você quiser bicho eu posso escrever a história do metallica eu pego as informações e escrevo pego os fatos não vou não vou emitir opinião nenhuma fatos ah legal aí fiz um calhamaço de, de, de um verdadeiro novo <risos> testamento do <risos> E aí foi publicado. E aí a revista começou a vender mais. Ah, caralho, que da hora. E aí o cara falou assim, bicho, vem trabalhar comigo. Aí o que acontece? Eu entrei como repórter. Isso paralelamente à minha carreira como dentista, consultório, etc. Lá, lá, lá. Aí entrei como repórter. Logo de cara, fui entrevistar os caras do The Cult. primeira entrevista que eu fiz já foi uma entrevista internacional. Peguei lá o Ian Nutsbury e o Billy Duff do The Cult. Os caras brigados entre eles. Um puta mau humor dando entrevista. Foi uma entrevista horrível, mas batismo de fogo. E aí, eu continuei, aí comecei a fazer várias matérias, entrevistas, <coughs> entrevistas internacionais. Tu conheceu muita gente pica M da música, muita, né? Começou muita, com muita gente. Muita, muita gente, cara. Muita gente. Isso é da hora, né, cara? Eu acho que pra, pra um isso fã é de incrível. música ver os caras e conversa com os caras, Não, ser... isso é... tem um, Tem um episódio clássico, né? É, é... A gente tem tempo aqui, não? Tem, é, cara. É. O tempo é por você. Não, eu vou tentar... Na eu... que eu... encher o saco de, não, de tá. mim, não, a gente... Não, não, para. não, não. não. Ah, na hora que encheu o saco? É. Valeu, pessoal. Um abraço, lebrasse, valeu. Uh, ah, na na, na, na, na, na EMAI, que era a gravadora EMAI, é, me ligou a, a assessora de imprensa e falou assim, Oi, resto tudo bem? Eu, eu sempre tive um muito bom relacionamento com as assessoras de imprensa de, de, de gravadoras, cara. Todo mundo mandava a revista pelo Correio. Saía a revista, os caras mandavam pelo correio. Não, cara, ele botava um pacote embaixo do braço, ia lá. Oi, tudo bem? Não sei o que, Olha, aqui tá a revista do mês. Pô, o que, que vocês têm de discos bacanas aí pra gente fazer crítica? Fazia Pô, um né, tem coisas. Coisa. E um belo dia, a, a assessora de empresa da Emai me ligou e falou assim: Regis, eu sei que você é tua revista é de guitarra e tal, não sei o quê, Mas assim, daria pra, daria pra dar capa. Caso a gente conseguisse uma entrevista com o Paul McCartney... Porra. Falei, querida, se não der, eu dou um jeito. Óbvio, entrevista com o Paul McCartney. É, porque, pô, não sei o que, a gente tá vendo aqui, não sei o que, bababá. Lindo. Miraculosamente, e quando eu falo miraculosamente, é porque, bicho, esses caras, eles só dão entrevista pra grandes veículos. Sim, normalmente. Mas assim, a, a, a menina... <coughs> A assessora de imprensa. Deixa ele aí, pô. Ai, que... é, tá tirando a concentração mãe, é. Não, não tá tirando a concentração Cara, se eu perder a minha concentração por causa de um gato, eu tô morto. É. Oh, oh, oh. E ela teve um poder de convencimento maravilhoso que ela convenceu a assessora da EMAI, inglesa, a entrar em contato com a assessoria do Paul McCartney e dizendo, olha, tem uma revista brasileira de guitarra, não sei o quê, babá E o Paul McCartney tinha lançado um disco que era o... Ah, era o Flaming Pie? Acho que era o Flaming Pie. Cara, enfim, resumindo, né? Pra não ficar marcado de hora da entrevista, por telefone. O que, que eu fiz, cara? Eu dispensei a redação inteira. Falei, bicho, eu não quero ninguém aqui. Fora, todo mundo. Pô, todo mundo querendo conhecer o Pão McCarty. Não, cara. não, era por telefone, pô. Ah, era por telefone, entendi. É. Não, eu não quero porque eu não quero nenhuma distração, não quero nenhum problema, nada. Tô lá, redação vazia. Telefone, e aí foi me dada a orientação: falou olha, vai ligar para você a assessora da EMAI, a assessora da EMAI vai te passar a ligação para a assessora do Paul McCartney, e a assessora do Paul McCartney vai colocar o Paul McCartney na linha. Pô, tô lá! Como que tá o teu coração na hora, no dia? Cara, é, é, eu nunca fui fã de nada, né? Então eu assim, sempre soube manter um distanciamento e tal, não sei o quê. O que eu senti é uma enorme responsabilidade. Não era medo, não era euforia, não é nada. Era uma enorme responsabilidade. Porque eu, tava, eu ia conversar com um Beatle, cara. Sim, todo mundo no Brasil. Que era a matéria de capa da revista. Quer dizer, se, se, se, se não desse. Uh, uh, inclusive, a gente arrumou foto do cara com violão. A, a, a revista de guitarra, batia lá o cara segurando um violão, lá o canhotão. Tudo pronto. Se desse alguma coisa errada, não ia ter matéria de capa. E a gente estava próximo do fechamento. Quer dizer, ia dar uma merda gigantesca. Sim. Então, assim, a sensação era de enorme responsabilidade. Estou lá, na mesa, ninguém na redação, zero. Ou seja, vai tocar a assessora de imprensa da EMAI inglesa. A assessora da EMAI inglesa vai passar para a assessora do Paul McCartney. A assessora do Paul McCartney vai passar para o Paul McCartney. Beleza? Beleza. Estou lá. Pé, toca o telefone. Não era celular, era telefone. Eu Gigante. pego. Como eu sei que é assessora de imprensa, inglesa, eu falo, hello. E aí, a voz do outro lado, masculina. Hi. Regis. E eu, yeah. Ele, hi. I'm Paul. Caralho. Ixi, Quebrou a expectativa total. Por cinco segundos, a rotação da Terra parou. Sabe, tipo... Tava caindo um besouro do, do teto do, do, do, da redação. O besouro parou no ar, assim. Porque era um negócio absolutamente. Como que eu ia imaginar que o, o Puma Carne ia ligar para mim, bicho? E foi uma entrevista maravilhosa. Ele, foi um, ele é um bom entrevistado? Foi sensacional. Ele foi de uma gentileza. Ele me contou umas histórias sensacionais. Cara, que aquele que ele tinha a, a, a, a Linda, a Linda tava ainda, tava viva. ainda Ele contando que ele, a alegria dele, cara, que a, ele ainda no aniversário dele, a Linda tinha comprado o baixo original do baixista do Elvis Presley. E ela tinha, e ele, e ele falou para mim: ele falou, Cara, eu não sei como ela escondeu isso de mim, cara, porque era um trambolho, cara, um. Puta, não... Então foi uma entrevista sensacional. Então, assim, eu tive o imenso prazer, a imensa honra e, e a imensa responsabilidade de entrevistar um monte de gente, cara. Ed Van Halen, Brian May, Tony Ion, um monte de, de, de gente sensacional, cara. É, isso é uma coisa que deve, tipo carimbar uma realização pro resto da vida, né? Sim, é, sim, é uma, coisa, tipo, é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Cara. Tipo, ah, se eu morrer amanhã, porra, pelo menos não posso falar que a minha vida foi chata, tá ligado? Eu, eu conversei com o Paul Fucking McCartney. Exato. Não, cara, então, por isso que eu tava falando. Oi, que, muitos assim. muitos outros. Que, eu, que eu, eu, eu, eu, eu, olhando a minha trajetória, eu me sinto absolutamente abençoado, cara, por ter, só ter feito coisas que eu gostei. Eu nunca tive que, eu nunca tive que trabalhar num emprego que eu detestasse, que eu falasse, puto. Tá, bicho, eu tenho que levantar agora, meu que Deus. Merda, é, eu, nunca, eu nunca me relacionei com alguma garota que eu não tenha amado, realmente. Uh, como que você to... sabe que você está amando uma garota? Uh, amando, porque amando é uma coisa. Você gostando é outra. Tá. Né? Você sabe que você está amando uma garota? E, de uma certa forma, eu... eu, eu, eu, eu eu amei muita gente, mas assim, eu me apaixonei. Eu namorei muito pouco. Porque os meus namoros sempre foram muito longos. Entendi. Sabe? Tipo assim, era tudo sete anos, seis anos, isso aqui, bababá. Você sabe que você tá amando uma garota, cara? Quando você sente uma vontade irresistível de que essa garota esteja do seu lado nos momentos em que você... Fala, pô, eu tô, eu tô me sentindo muito bem agora, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Puta, que legal se fosse, se ela, estaria, se ela estivesse do meu lado. Eu acho que esse, eu acho não, tenho certeza, que esse é o momento que você chega à conclusão que você tá amando alguém. Pode crer, né? Não, Pode você crer. tem que falar alguém, né? Porque hoje o amor. Amor vale tudo, né, bicho? assim eu, eu eu não é, é verdade é. não vale vale, a, a, vale quem você quiser. mas assim é Mas é, é, eu eu sempre soube que eu amei e eu amei algumas garotas eu namorei pouco mas amei muitas garotas então eram um relacionamentos intensos assim. sim muito foi muito legais muito bacanas assim pode crer é, e nunca é. teve nenhum tipo de de ruptura de ah, Sabe, uma ruptura... É, é, é, uh, briga, sim, não, sim, nada, sim. Nada, nada nada nada Bad vibe, bad blood, nada. Né? Eu continuo amigo assim de várias vezes namorados que hoje estão casados, estão com filhos, não sei o que, babá continuo. É muito legal. Então, respondendo a sua pergunta, monarca, quando você tem essa sensação, quando você tem a sensação de que... Qualquer momento seria melhor com ela. qualquer É. Quando você tem essa sensação, infelizmente, eu não tenho mais esse momento, eu não tenho mais vontade de dividir minha vida com ninguém. Tá difícil pra você amar de novo? Não, não, não é que é difícil, cara. É, é... A minha baliza ficou muito alta. De, de, de, de alguém que você quer estar em é, <risos> qualquer é, momento. É, não. Que isso, na verdade, tem a ver, cara, com morar sozinho. Eu moro sozinho já há décadas. Quando você mora sozinho, e quem tá assistindo a gente que é casado, mas morou sozinho antes do casamento, ou quem é mora sozinho hoje, sabe do que eu vou falar. Quando você mora sozinho, e quando você mora sozinho há muito tempo, você desenvolve um cotidiano de independência que frequentemente resvala no egoísmo. Tipo, cara, é mesma... o cara fala assim, cara, não quero encheção de saco, não quero, não quero gente controlando a minha vida pode ser homem, pode ser mulher, blá, blá, blá. não quero gente controlando a minha vida. E com o passar dos anos, e eu já moro sozinho há muito tempo, e eu nunca, nunca é, vivi com uma garota debaixo do mesmo teto, Entendi. porque eu sempre mantive... Não, cara, a gente tá, tá, tá ótimo, eu te amo, te amo, não sei o quê, blá, blá, blá, mas você na sua casa ou na minha. Perfeito? Quanto mais tempo você passa, mais essa tua sensação de independência vai aumentando e mais um egoísmo natural se instala em você. Então hoje, estou abrindo meu coração, hoje eu não consigo uh, uh, uh, me ver morando junto com uma garota. Porque eu tenho um cotidiano de independência tão arraigado, eu já tenho o, o, o meu esquema de trabalho, o meu home office. Toda a, a, rotina, né? Tudo, tudo, tudo, tudo, não sei o que, pá, pá, pá. Não dá, não cabe mais uma garota é, é, morando comigo. Não cabe mais o desejo que eu nunca tive de ter família. Eu nunca quis ter filhos. Ah, entendo. Meus entendo. discos são meus filhos. Tá de Você Tá entendendo? Tenho lá. Ó. Então, ok. E ok para mim. E eu acho maravilhoso isso. Porque você sabe disso, meu amigo. Não tem sensação mais legal do que você chegar em casa, bicho. Não tem ninguém. Pior que eu gosto de ficar ninguém, sozinho também. Então, não, não tem ninguém. Não tem ninguém enchendo o saco, não tem ninguém que você quer pra te receber. Você chega, ah, abre a geladeira. Se você quiser guardar a sua cueca na geladeira, se você quiser fazer isso, você faz. É libertador, né? É, claro tá que falando. é, então. E, e, e, e eu cheguei num ponto da minha vida, de 62 anos, cara. Eu não abro mais, eu não abro mão disso. Pode crer, eu acho que é uma escolha é. legítima. Eu acho que ter claro. filhos assim é uma parada que. Eu acho legal num sentido de ver você, ver um metade de você geneticamente se aflorando. é você... tá de brincadeira, bicho? Pra que eu vou querer ver metade minha genética? Eu já não, não aguento, eu, eu, eu não me aguento. Eu já me expulsei de casa. Eu briguei comigo mesmo, eu me expulsei. É que a sorte é que eu sou um cara muito legal você e eu me perguntou. perdoei rapidamente. Né? Ah, não, não é assim, não ah, é é, porra. Por que você se expulsou de casa? É, é, é, como, que, como que se expulsa de casa? Perde a chave de porra, propósito. é só de brincadeira. É, pô. Ó, vai embora e não volta nunca mais. Eu digo isso pra mim mesmo. Troca a fechadura da, da, da, da, da porta pra mim mesmo. Aí eu mesmo não consigo entrar. É, é, é, piada, obviamente. Sim. Mas assim, mas é, é, essa, essa sensação de liberdade... É um negócio maravilhoso, cara. Maravilhoso. Sim, sim. Não dá pra abrir mão disso. Ah, sim, sim. Eu, eu meio que abri mão disso, porque... Bom, eu moro com a, com a minha namorada, mas eu sinto... Eu, te, eu sou. Ela sabe disso. Que faz um café muito bom. Não, hein? não. Pessoa maravilhosa. Mas eu, eu sempre fui... Pera, pera, pera, pera, pera. Você, você, você falou o quê? Você mora com a sua namorada? Moro. Embaixo do mesmo teto? Sim. Tá casado. Ah, meu Deus, você é desses. Tá casado. Não, tá casado. Embaixo do mesmo teto, Por que ele dividido... tá casado? bicho, porque casado não é não é assim na papel. Não, isso eu concordo. Você tá morando junto, cara, debaixo do mesmo teto. Você tá é, é, é, é, levantando de manhã junto, almoçando, babá, babá, vocês estão lá deitados, você pega, solta aquela bufa embaixo do, do, do, do, do, do cobertor, ainda tua mulher ainda Afasta, faz assim que é pra coisa. Tá casado. Quem compete, quem é mais fedido. Tá, então, tá, eu perco. Tá, não, tá casado. Bem... Tá casado. Vezes... Não, tá, tá morando, tá casado. <risos> tá, tá morando, morando embaixo, tá casado. Tá bom, então, tá bom. vou aceitar isso aí, então. É. Mas eu sou um cara. Ô, não, cadê tá. teus discos? Meus discos? Cadê, cadê os teus discos? Você vai me dizer que não tem. Você não tem LPs aqui? Não tenho, cara. Você não tem nenhum CDs? Não tem Mas você adorava conversar com meu pai, que ele é músico, ele tem um monte de disco. Ele teu, gosta... pai ainda, teu pai ainda. Como é o nome do teu pai? É, Walter. Ô, seu Walter. Vamos combinar um dia aí da gente. Dá uma olhada na sua coleção aí, de repente a gente pode fazer um rolinho aí. Se hein? pai, ele deve ter umas paradas aí, mas. É, deixa eu. Sim, sim. Ele tem uma banda também, ele toca. É, toca... Qual é o nome do seu pai? É, é, Walter Val o quê? Walter Ayub. não é uma banda famosa, porra. Qual é o nome da banda? É Alphavip. Não, não é, não é. <risos> não é, não é mesmo, não, não é. é famoso. Não é mas não é que é ele, ama, ele ama tocar, tá ligado? Ó, não, não ótima novinha. Não, porque sabe o que acontece? Já aconteceu da pessoa falar assim. Ah, é, é, pô, meu pai tocava numa banda muito legal, não sei o quê. É mesmo? É, qual a nossa banda? Ah, a banda Metalurgia. Eu falei, porra, caceta, a banda Metalurgia. Então, assim, é, é, às vezes a pessoa fala, ah, não, a banda é muito desconhecida, qual é o nome? Ah, era a Casa das Máquinas. Eu falei, pô! Porque não, só, só dava o Lupanita, é, né? É, sim. É, foi é, não. Não, não, sim, né, é que ele, ele ama, sabe, mas ele não, não conseguiu passar pra mim o, o amor pra música que ele tem, ele uhum. conseguiu pra mim, mano, tocou piano maravilhosamente bem, a uhum. gente tinha piano em casa, eu admiro música, acho foda e tal, uhum. eu sou só um, cara, eu sou esquisito, sou quebrado, é, é, não, não, não, não, não precisa nem dizer isso, <risos> pra bom entendedor, minha palavra basta, é foda, é foda, mas eu, se um dia eu encontrar um disco, eu vou te mandar uma foto lá, falar isso é raro, seu. Se para achar que é raro, oh, okay. eu mando você. Eu, eu, aceito, eu aceito de bom grado. <risos> demorou, demorou. Regis, cara, obrigado, velho. Obrigado por ter vindo conversar valeu, comigo, valeu. velho. Valeu, valeu. É... Claro. Muito é... obrigado por, por, pelo convite. Muito obrigado pela água, pelo café, pelas bobagens que nós falamos aqui. Sempre e das bom. coisas muito sérias que a gente falou aqui. Que, que eu espero que você, meu amigo e minha amiga que tá assistindo a gente, tenha... É, você não precisa concordar. Não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o Monark. O que você precisa é parar para pensar. E aí sim, aí o nosso trabalho tá feito. E pelo amor de Deus, você que está nos assistindo, leia livros. Você tem filhos, tem que despertar nos seus. Eu achei que isso aqui era um. Não, é que. É. Ah! <risos> desvendado o segredo, tá vendo? Meu amigo, minha amiga, você que tem filhos, procure. Desenvolver nos seus filhos O prazer pela leitura Porque eu posso dizer Por experiência própria Que você vai fazer com que seus filhos Se tornem cidadãos melhores Vai por mim da hora, boa mensagem aí pro futuro da nação. você é, tem alguma rede? Vai, vai, lá no canal do Regis, no YouTube, tem muito é, conteúdo foda. É, vai lá no canal lá no YouTube, vai lá no, no Twitter, vai lá no Facebook, não sei o que babá. Tá em vai tudo. Lá. Ele tá é, até no TikTok, se der, tá e vai lá. Você tá entendendo? Ele tá usando o TikTok? Agora, claro que não, né, bicho? Tem que Soou, usar, é. tem que usar. Que para com isso, pecoceira de brincadeira, para para eu tenho aí, cérebro, cara. rapaz. Mas e daí? Não. Você tem que usar o seu cérebro não. e pôr ele no TikTok não. Não. também. Aqui vale TikTok. Você é. vai deixar só para os... a Anitta tá lá no TikTok? Você problema, não vai colocar o seu, Problema de lá? quem frequenta essa merda. Não, não... não você Imagina tem que... Que... Transforma a plataforma em vez de abandoná-la. Tem muita não, gente que usa, não, o TikTok não, não, não. viraliza pra caralho. Não, não, não, não, não, não, Seu conteúdo vai chegar para essas cabeças de vento. Não, e você, o, vai, o, vai, você o, vai mostrar a luz para eles? Não, não, não adianta porque... a pegar e vão ver régio do, a, do do a, pessoa que, a, a pessoa que é cabeça de vento, que tem o cérebro do tamanho de um alpiste, a capacidade cognitiva dela é zero. Não vai entender nada do que eu tô falando. Às vezes entende, não, cara. Não, às não, vezes não. você planta uma sementinha. Oh, ó, oh, meu amigo, você, se, você tá, se você tá no TikTok e você quer conhecer meu trabalho, sai daí e vai conhecer do outro lugar. Lá, lá, aí, aí, tá bom. Tem a dica aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, tchau. Até mais. Valeu.